Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um chá com Alvinho. Meu Deus do céu, tem nem roupa para essa entrevista que vai acontecer agora. Nosso de hoje, ilustríssimo, está aí do meu ladinho, em algum lugar aí vocês estão vendo. Tríceps, senhor Vinícius Dávila, Mineirinho de Montes Claros, dono da porra toda, é, o idealizador do VD, aquelas coisas todas que vocês já conhecem. Seja bem-vindo, VD, é tudo bem -vindo. Oi, amigo, adorei a decoração do seu estúdio. Nossa, tá é indo. agora que você é youtuber, tá arrasando nessas luminárias. Tá Obrigado indo. por me convidar aqui para fazer parte deste momento, sempre assisti e quis estar aqui, mas como eu não podia jogar, então a gente teve que inventar essa dinâmica agora para a gente poder ter nosso momento de estrela, né? Amigo, vai ser tudo essa conversa. Gente, vocês que não vão querer perder nenhum detalhe desse rolezinho aqui, já só que aí o like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações para vocês acompanharem aí tudo que vem pela frente nessa ilha de Páscoa e além. O que você ia falar, amigo? te cortei. Não, nada. É, muito bem. Sou assim, espontâneo. Ótimo. O amigo dele tá com a cara redonda de sono, menino, inchada de sono, porque eu tinha um cochilinho ali agora... E era 10 para ser 10 minutos, durou duas horas, mas tudo bem. Ah não, amigo, você tá ótimo, super ah, Obrigado. Obrigado, hum. ah, Amor, então vamos falar então de quando você era mais jovem, né? Vamos começar essa história de com... Da minha infância, porque jovem eu ainda sou. Mais jovem que isso da minha infância. É, vou... A minha infância foi no norte de Minas, a base de Piqui. Muito bem, amigo, tá certo. Olha só. É, a sua história... Bom, o VD tá fazendo 10 anos, você tá com 33. O VD... aí come... podia falar a idade? Já falei até, você perdeu no meio do caminho. Ai... Você começou essa história toda lá em Grécia com 23 anos. Mas antes disso, já existia o mundo dos jogos, você já era, já, já, já, né? Você já não era... Não era sua primeira experiência no mundo dos jogos. Conta um pouco de como foi essa história um pouco antes, como é que você teve a ideia do BD? Quando... Como que começou tudo? Eu devia ter uns 20 anos de idade, a internet ainda não era algo, assim, de fácil acesso, era aquela época de internet escada, que você tinha que esperar fim de semana para se conectar, a rede social mais utilizada no momento era o Orkut, etc, etc e tal. E eu lembro que um dos meus melhores amigos, assim, ele mudou de Montes Claros. E ele era meu melhor amigo, assim, de fazer tudo junto. E foi uma época que eu ainda não tinha muito, assim... É, muita aceitação sobre a minha orientação. Eu não tinha... Uh, eram poucos amigos meus que eu dialogava sobre isso livremente. Então, esse era um dos meus poucos amigos que tinha esse assunto. Nem mesmo, por exemplo, meu irmão, que hoje em dia, né... É, sabia sobre isso. Então, assim, era uma coisa muito reservada. Então, quando ele foi embora, eu meio que fiquei assim, uh, no limbo de uma angústia, procurando assim, espaços a serem preenchidos. E nessa andanças pelo Orkut, eu encontrei um jogo. Tô aparecendo ainda aí, amigo? Você fez uma cara estranha? Ah, obrigado. É o suspense que eu dei. Então, o que aconteceu? Nesse, nesse momento... Eu me inscrevi para um jogo, eu nem lembro, eu acho que o jogo chamava Jogos Mortais, alguma coisa do tipo. Eu e um outro amigo meu de Montes Claros, que esse era meu amigo de Montes Claros, mas enfim. Aí, esse meu amigo foi selecionado, ele foi selecionado e eu não. E eu fiquei muito revoltado. Eu falei, ah, não acredito. Por que, que será que eu fiz que eu não fui selecionado, né? Por que, que eu não fui? Aí eu achei um outro jogo, me inscrevi novamente, não fui selecionado. Falei, caraca, eu não sou um perfil interessante, não estou sendo selecionado. Aí eu desisti, falei assim, vou criar um jogo pra mim. E criei um jogo que chamava Mystery. Que é um jogo que, que jogou, é, a Jenny jogou, a Jane jogou, a Jane Evangelista, que jogou depois do Survivor, depois de muito tempo. Eu não me lembro se o Patti jogou, se inscreveu. Eu sei que o Everton, ele se inscreveu, mas ele não acabou no jogo. Enfim, criei esse jogo e tal, e aí eu comecei a conhecer algumas pessoas a partir daí. Eu falei, já que eu não posso jogar, eu vou moderar. E criei esse jogo, foi dando certo. Aí dali eu fui conhecer um BBO, o BBO, BBO Cult, né? Depois eu fui conhecendo ali uns jogos de tiros, Gangster, que aí eu conheci a maioria das pessoas em Gangster. Gangster você foi uma frase da minha vida assim que foi super intensa porque era o jogo que eu mais me dedicava e que eu mais me destacava justamente porque eu tinha eu é, é, é, é eu gosto eu acho que meu ponto favorito meu ponto forte de jogador é a argumentação talvez é, perdi as finais todas para provar o contrário mas é isso um dia vai vir. Gente, quem estiver assistindo essa entrevista no próximo júri, volta para eu ganhar. Olha independente assim. do que seja, independente do meu desempenho. Não, e como é que estão as coisas, né? Imagina se hoje alguém vai recusar você num cast, né, amigo? Pelo amor de Deus. Hoje em dia as eu... pessoas disputam a tapa ao VD no cast. Ah, fico honrado com ela, O meu NB é assim, cadê piloto que eu me inscrevi nas últimas duas temporadas e não me selecionaram? Tô brincando, teve isso não. Ah! <risos> É brincadeira. Mas o que, que aconteceu? E aí foi criando um jogo aqui, um jogo ali. Aí eu gostei muito desses jogos de tiro e criei o Labirinto, que foi o jogo de tiro que eu tive de maior tempo, porque o Mystery encerrou na primeira temporada. Foi na mesma época também que você tinha criado o Invictus também, que era um jogo de tiro, né? E aí a gente começou a ter aquele, vários jogos assim, mas nenhum jogo... Uh com todos esses recursos que a gente tem hoje em dia. Eram jogos bem simples, de interação simples e tudo mais. Aconteceu que me chamaram para jogar... Me chamaram para jogar Survivor. E eu nunca tinha assistido Survivor. E era o Survivor que o Everton, que, que tinha, tinha feito. Aí eu falei assim, ah, vou jogar, vou ver o que, que é. Menino não entendia, chegava, motinha o que, que é motinha E o povo, Motina, né? e eu, eu não sei, como é que faz? Ah! Eu fiz uma aliança ali, secreta, com Vitor Farçanha e Isla. Nós três fizemos um trio. Chegamos os três no F3. Quando chegamos no F3, eles deram a notícia. Ah, não, vai ser F2. Minto. Chegamos no F4 com o André Massuia. André Massuia foi ganhar uma imunidade. E tinha que tirar alguém e me tiraram. Aí, menino, foi isso aí. Aí eu gostei tanto do jogo. Falei assim, eu vou assistir, né? Procurei lá, achei a, a temporada Survival Tocantins, assisti na época. Gostei muito. E quando eu, eu fiquei muito encantado com a dinâmica do jogo, né? As possibilidades que o jogo trazia. Falei então, assim, ah, só que não é que eu não gostei da temporada que eu participei. Só que a temporada que eu participei era uma temporada fãs versus favoritos. E eu era fã e os outros eram os favoritos. Né? Só que tinha um, o Matt tinha uma, uma franquia, o Everton tinha outra, tinha algumas pessoas já com franquias, mas os o, o jogadores que jogavam Survival eram os mesmos em todas as franquias e todas as temporadas. Mesmo, no mesmo não tinha isso de a ah, temporada com o Novato, Não. Quem tem para jogar é vocês, não vem. Era assim, entendeu? Aí eu quis mudar isso. Eu falei assim, ah, não, eu vou fazer um jogo onde as pessoas não se repetem, onde eu tenho que trazer pessoas novas onde eu tento para que essa previsibilidade desapareça. Foi aí que eu criei Grécia. E Grécia não teve inscrições. Eu saí convidando as pessoas. E como eu já tinha muitos anos na história do mundo dos jogos, eu fui convidando pessoas de todos os nichos de jogos que eu participei. Aí eu convidei gente do, do gangster, gente que jogou o primeiro Mister que eu tinha criado, gente que jogou o labirinto, gente que jogava jo outros jogos mafiosos. E gente que eu tinha conhecido no Survival. Só que eu limitei, por exemplo. Tanto que as pessoas que já conheciam o Survival, que participaram na primeira temporada, era só a Bianca, o Matt, o Igor e o Everton. era só os quatro. Ah, e o Vitor Cavalheiro e a Anaí. Eram seis de 20. E aí eu tinha meio que essa cota, assim. Cota de gente que já jogou Survival em outros lugares, né? E deu certo. O pessoal gostou. Aí eu fui criando outras, outras temporadas e sempre preocupado nisso, né? De trazer pessoas. Eu acho que o meu acerto foi esse. Eu fiquei, amigo, esperando oito anos pelo convite para ser chamado. E aí, como ele não veio, eu fui lá e me inscrevi para jogar Serra Leona, porque senão eu estava até hoje esperando o, o meu convite. Fui completamente ignorado pela senhora. Ai, ai, ai. Ah, amigo mas você deu uma desaparecidinha aí, Ei. teve um momento aí que você sumiu do mundo dos jogos, porque o que é que acontece? Eu chamei lá na Grécia umas pessoas para jogar do mundo dos jogos que não conhecia Survival, tipo a Jéssica, é, a Pamela. não sei se você lembra da Pâmela, claro eu lembro, <risos> O Ronaldo. Então eu chamei essa galera que não conhecia Survival, que eles tipo assim, não conheciam, por exemplo, a Bianca, pessoal. Então teve né, esses choques de cultura. A partir das outras temporadas, eu comecei a abrir inscrições e comecei a procurar pessoas que eu não conhecia e que nunca, que nunca tinha jogado nada. Foi aí que eu conheci o Marcelo, o Sanches, né? Por exemplo, Marcelo foi uma pessoa que eu cheguei na cara dura, eu vi o perfil dele no oculte. Eu vi ele dentro do, do grupo Survival Downloads, adicionei, falei assim: "Oi, você você gostaria de participar de uma reunião da Herbalife? Eu vendo alguns produtos aqui". tô brincando. Eu cheguei, chegava pra ele falava assim: "Ó, oh, vamos, eu tenho um jogo, você quer jogar?" E as pessoas ficavam meio assim: "Jogo? Como assim, né?" E aí elas iam aceitando. E aí eu acho que isso que funcionou, né? Por exemplo, o Alfred, que jogou, que veio a segunda temporada, ele nunca tinha jogado nada, nunca tinha ouvido falar de nada, né? Marcelo, enfim. E aí foram chegando pessoas novas que foram que foram construindo uma comunidade de survival dentro do mundo dos jogos. Amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. É, se você for ver, assim, quando a gente começou a jogar lá atrás, no RUT, enfim, nessa, nessa época aí ainda, é, as pessoas que jogavam eram pessoas mais ou menos que tinham a nossa idade. Então, era gente... Desde gente muito novinha, menores, assim, 14, 15 anos, até uma galera que tinha uns 20 e pouquinhos. É, e... É, eu não sei se você concorda comigo, mas, assim... É, Ai. É impossível discordar de você, amigo. Pode falar o que for que eu vou concordar. Nós Vai. dois somos fadas sensatas canceladas. <risos> Tudo pra mim. Mas a gente se, se nós fôssemos da temporada do BB 20 a gente seria do, da comunidade hippie a parte que foi cancelada. Porque a gente é passador de pano. Amiga, eu passei dessa fase. Ah, você não é mais não? Não, não sou não. Agora ser... cancela. você cancela. Cancelei J.K. Rowling, cancelei todo mundo, amigo, não? Ah, não, mas não é cancelar esse pessoal que a gente não conhece, não, gente, é quem a gente conhece. Hum. Tá, vamos, vamos, vamos abster das polêmicas. Ai, é... não posso falar não, né? Eu gosto de audiência, mas vamos ver. Eu trouxe três nomes polêmicos aqui pra gente falar do que, que a gente pensa. Primeiro nome, vamos lá. Tô brincando. Eu ia citar, é. mas... Aqui, não, mas olha só. Ah, as pessoas... O que é isso, gente? Amigo, o meu, o meu, o meu, minha entrevista é cheia de surpresinhas. É, eu tô... É assim que eu trabalho. Pode ir, desculpa, parei. Olha só, não sério, assim, é, as pessoas ah, hoje em dia, se você for pegar, eu vou ficar igual a Lilia Vitfibre naquela matéria de viagra. Aí ah, ninguém vai pegar essa referência, mas a, a, a jornalista começa assim? Pega, amiga. Tem gente da nossa cidade jogando assistindo. Tá. mas é, as pessoas foram. O, o, a idade da galera foi aumentando junto, em, à medida que a gente foi, ia envelhecendo. Hoje em dia você tem ainda uma galera que é novinha, mas as pessoas continuaram, né? Assim, a, essa comunidade criou uma, uma coisa das pessoas irem envelhecendo enquanto jogavam e dando outros significados para a coisa do jogo. A temática dessa entrevista vai ser sempre meia idade? Não, amor. fala que eu vou procurar uma publi de numeratologista para conseguir superar o trauma depois desse, desse papo. Oh, amado, a gente, a gente começou… Não é que a gente é velha. É que a gente começou muito novinho. Ah, verdade. É. Entendeu? Não é igual ah. o Pedrinho, que tá eternamente com 17. Sim, exatamente. É 18 esse mês. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. Ao mesmo tempo em que… A... Do, de idade das pessoas está aumentando é mais difícil jogar quando você é mais velho, porque você tem compromissos profissionais, a sua vida tá andando, enfim, não é igual a gente que tinha o tempo todo disponível para jogar o que, que, que você acha que vai acontecer? quando a gente, tipo assim você acha que isso vai continuar? você acha que a gente vai ficar jogando até a gente ter 40 anos? 50 anos? o que, que você acha? Essa, essa pergunta é engraçada, porque eu... envolve várias questões uma vez, uma vez eu vi uma reportagem, meus vizinhos, uma vez eu vi uma reportagem, não sei se foi uma reportagem, uma postagem no Facebook, que uma, uma, uma mulher tinha várias tatuagens, né? Aí alguém perguntou para ela assim, o que, que você acha que vai acontecer quando você ficar mais velha em relação a essas tatuagens, né? Porque não existe... Ela falou, você é uma velha de tatuagens. Uh, a... É, é porque a nossa referência de pessoas mais velhas é uma outra... Foi, eles foram, eles tiveram a construção do que eles são num outro contexto. Era um contexto que eles não tiveram, internet disponível quando jovens, enfim. Eu acho que nós vamos ser uh, pessoas mais velhas que também que cresceu com essa... habituados a conexões virtuais, amizades virtuais. Eu acho que a gente... É uma extensão da nossa vida que a gente criou que vai continuar até o fim das nossas vidas. Talvez que a gente tenha disposição diferente para se dedicar, mas que vai continuar ali de certa forma. Por exemplo, é, a gente tem... Vou citar uma pessoa aqui, por exemplo, que não joga mais jogos, pelo menos nunca mais vi jogando jogos, a Bianca. Ela era super intensa nos jogos, ela participava de vários jogos, Hoje em dia, ela não joga tantos jogos assim. Eu acho que nenhum. Eu não me lembro dela jogando desde o Lendas. Mas ela sempre está presente ali no Encontrão Quando Ela Pode. Ela sempre se faz presente nas questões afetivas. E é uma extensão da parte dela. Talvez as pessoas mais novas que entraram e agora não, não saibam. Porque se eu falar Bianca, ela vai falar assim, que é Bianca? Ela não vai saber. Mas... Ela é, ela é, é E assim... É, eu acho que o, a, a média de idade do jogo... Tem uma, uma, revista, uma edição da revista do SVD Magazine, o Jabá, que fala sobre a média de idade dos jogadores que foi aumentando ao longo dos anos. Foram por diversos motivos. Um você citou, foi porque nós também fomos envelhecendo. E muitas vezes as pessoas vêm para esse mundo a convite de outros que já estão. E aí tem aquela ditada né, que a média dos nossos, é, é, nossos amigos são... As, nossos amigos, peraí, eu tô igual a Jojo tentando falar na Fazenda de tarde. nossos amigos são a média de tudo que nós somos, então a média é de questão de idade, se você for pegar todos os seus amigos e tirar uma média, a sua idade vai ser a média dos seus amigos, mais ou menos aí, e é, além disso, no VD a gente começou a cortar convite de pessoas muito novas, porque a gente percebeu que não era muito legal a gente colocar uma pessoa de 13, 14 anos jogando um jogo com uma pessoa de 20 anos. Porque os assuntos são diferentes, a, a, a, a, como você se lida com uma decepção é diferente e poderia acontecer alguma coisa assim que seria muito difícil a gente se responsabilizar com pessoas muito novas, enfim. Foi aí que a gente começou a limitar, não, gente, só acima de 16, depois a gente subiu só acima de 18, porque a gente foi construindo essas, essas, esses critérios. Primeiro, que a gente tinha gente mais velha para jogar, e segundo, porque a maior de idade já sabe muito bem sobre si. E a gente não precisa se responsabilizar tanto com as coisas que acontecem. né? Uhum. E aí foi isso que foi acontecendo. E, e aí, tradicionalmente, uh, eu acho que a gente não. Hoje em dia dificilmente um, um, alguém de 15 anos entra num jogo desses survivals aí. É, poucas exceções, né? Amigo, além da, da idade média, o que, que você acha que mudou? Assim, você que acompanhou toda, tudo o que aconteceu no Survival VD, o que, que você acha que mudou no perfil dos jogadores, assim, que é marcante para você? No perfil dos jogadores do Survival? É. Primeiro, o comprometimento. Isso é notável. Assim. A gente sempre tinha... Por exemplo, a gente tem desistências. Isso acontece em todas, mas porque né, isso não é questão de comprometimento, é questão de, de diversos fatores, é multifatorial. A, agora, uh, a gente tinha muito voto positivo nas primeiras temporadas, de pessoas que na hora do CT, ah, eu esqueci que o CT era hoje, sabe? As pessoas elas não tinham, agora Não. Aí o pessoal fala assim, ah, antigamente era bom, antigamente era... Eu não gosto também desses desse discursos saduzistas para nada. As coisas mudam e pronto, e elas se tornam diferentes. E a gente não... Ah, porque antigamente era melhor, porque... Não, não gosto. Eu... Não... Antigamente era diferente, porque era de acordo com o público. Hoje em dia, se o público tem essas demandas, ele é assim. Então, eu acho que tem dois lados. Às vezes torna o jogo um pouco mais pesado... Mas valoriza mais o nosso trabalho, porque é muito ruim você fazer uma prova, você um ter cinco pessoas não comparecer. De 20, sabe? Isso é meio chato. E, ou então duas pessoas ser removidas porque simplesmente desapareceram do jogo. Enfim, hoje em dia isso não acontece, o pessoal é muito mais comprometido. Eu acho que sim, a gente pode talvez lançar técnicas, regras, propostas que dê uma freada no é excesso de comprometimento, para que o jogo não seja um, um peso emocional tão grande como é para algumas pessoas. É, teve gente que criou, e ah, agora a regra, né? você só pode conversar com o pessoal da sua tribo, isso é uma coisa legal. Ah, você pode, você não pode print, para parar com aquela paranoia toda. Então essas coisas talvez elas tornem o jogo mais leve um pouco, não sei. Então, essa é uma das mudanças sentidas. É. Ah, eu acho que aí é tentando também, né, amiga? Aí é vendo o que, que vai acontecendo, o que, que não está funcionando e. É. E, e, e às vezes tem coisa que funciona por uma época de um jeito, depois não funciona mais. Sim. Aqui, você começa moderando o seu BD sozinho, né? Só a Grécia sozinho, amigo? Outro só a Grécia. Cara. Só a Grécia. Nunca mais moderei só. Como que, porque, como que foi assim moderar uma temporada de Survivor sozinho? Embora imagino eu que Grécia devia te dar muito menos trabalho do que do que a gente vê hoje acontecendo aí no Survivor. E, e como que você percebe assim que tipo assim, cara, eu preciso de mais gente para me ajudar. Eu, eu preciso de pessoas para fazerem outras coisas aqui. Como que foi esse processo de aumentar a moderação? Na verdade, eu nunca eu moderei sozinho, mas eu nunca fiz nada sozinho. Eu já conhecia muitas pessoas do mundo dos jogos, então, Grécia, já, tinha, já teve umas provas, umas provinhas ali bem elaboradinhas em né, alguns aspectos. O Wesley, que jogou essa temporada, é, como é que chamou? Ucrânia. <risos> Pra eu passei para aquele negócio sobre o Eterno de um Sem Lembrança, Fala falei assim, o que você quer apagar? Eu falei, Ucrânia. Tô brincando, gente. <risos> Ai, tu... Amigo, edita essa parte, viu? Tira aí. Ai, tô brincando. Tô não... Eu sou um membro aberto. Brincadeira, gente. Adoro todo mundo. Mas eu adoro mesmo. Só tem um momento que eu quero esquecer. Aí, o que que aconteceu? O Wesley mesmo, ele tinha um tar virtual. Era André um Amazing Race Orkut. E ele fazia umas provas bem bacanas. Então, o ingresso, ele me ajudou numa prova, por exemplo. Teve uma prova que ele, que ele me ajudou a montar. Ele já, já trabalhava um pouco com programação. Aí eu tentei, eu tentei ser muito caprichoso com essas questões das provas desde o começo, sabe? Aí eu tinha criado um site, o site foi eu que criei. Com todas essas questões. E aí aquilo que você falou, eu tinha muito tempo disponível. Eu estava na, na graduação... Na verdade, eu acho que durante o ingresso eu tava finalizando minha graduação e eu tava naquele limbo ali que eu fiquei seis meses desempregado e tentando um mestrado e eu acho que foi isso. E aí eu tinha bastante tempo para dedicar e tudo mais. Eu mudei pro Rio de Janeiro para fazer o mestrado e meu tempo começou a ficar um pouco mais escasso, mas eu queria continuar fazendo as, as questões, né, o, o jogo. E aí eu conheci o Filipinho. Uh, na verdade, não foi nem porque se eu... Aí eu precisando muito de ajuda, eu quero que o Filipinho venha me ajudar. O Filipinho era um grande amigo meu, que se tornou um grande amigo meu em todos os aspectos de tudo. E eu falei, eu quis que ele fizesse parte disso comigo. Uh, ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci pessoalmente. A gente era muito amigo. A gente é amigo, né? Mas a gente era muito mais próximo, a gente se falava todos os dias. Eu conheci ele uma chamada de Skype, foi muito engraçado. Tinha uma chamada de Skype assim. Aí o povo ia adicionando, sempre adicionando um, adicionando outro, adicionando um, adicionando outro. Aí ele tava lendo o que que é survival, aí eu comecei a explicar pra ele. Nessa empolgação, acabei empolgando ele. E aí ele entrou nessa jornada junto comigo, assim, sabe? Veio me ajudando. Ele era muito empolgado também. E a gente virou tipo uma dupla assim, no mundo dos jogos, sabe? Tudo a gente jogava junto, tudo a gente fazia junto. É... E a temporada, fu e ele funcionava bem na moderação, só que ele quis jogar. Aí ele falou assim: ah, eu quero jogar. E saiu da, da moderação pra jogar. Né? Que ele jogou Galápagos, depois o e nunca mais voltou, porque ele cresceu e não teve tempo mais pra mim. Hum, mas aí tá. Isso foi o Felipinho. E respondi? Respondeu, mas eu queria saber assim. Uh, porque você começa sozinho, depois chega o Felipinho, hoje vocês têm oito pessoas na moderação. Como que foi? Como que foi essa, essa coisa de tipo assim? Eu preciso de uma equipe mesmo, você ah, precisa não. de gente que vai fazendo, que uhum. tenha responsabilidades específicas. Como que. Em que momento que isso acontece? Assim? Então, for, as coisas foram acontecendo naturalmente, elas foram acontecendo assim. Surge, é, vou dar um exemplo. A primeira, uma das primeiras pessoas que entrou na moderação depois do Filipinho foi o Kevin. O Kevin foi é uma pessoa que quando jogou, ele foi para esse mesmo processo do Moussanches que eu contei. Achei ele numa comunidade do Orkut, mandei um convite, falei, expliquei a proposta, ele aceitou, ele jogou. Só que ele fracassou muito rápido. E ele tava muito assim, ai, mas eu... nossa, mas por quê? Falei, calma amigo, vai dar tudo certo. A gente vai ter uma próxima temporada. que Ele jogou o Egito, né? Que é Vietnã. Em Vietnã, você... A gente... Eu tô com uma proposta de ter uma tribo com uma pessoa de cada temporada que saiu cedo, tendo uma, uma nova chance, né? E você vai ser a pessoa do Egito. Aí ele... Ótimo. Aí ele saiu cedo novamente. Aí eu falei assim, amigo, você não é bom jogando. Aí não, tudo bem e tal. Aí ele falou assim, mas eu tenho uma surpresa pra você. Eu falei, que surpresa? Aí ele chegou com a Wiki. Eu falei, eu fiz a Wiki... É, gostei muito do seu trabalho, tô aqui com a Wiki. E aí, eu falei, nossa, que maravilhoso. Aí ele não moderava ainda, ele começou a dar um support, me dar um suporte sem ser moderador, Então, ele às vezes fazia uma imagem, olha essa imagem que legal, para você usar agora em, em prova. Aí ele começou a fazer as coisas, eu falei assim, Kevin, não sei se você já percebeu, mas você já é moderador do jogo, né? Então, aí ele entrou na moderação e assim foi acontecendo com as outras pessoas. Meu irmão foi me ajudar uma época, né? Teve algumas pessoas que ajudaram um pouco, é, é, é, e a, o convite surgia a partir de dois, dois aspectos. Primeiro, uma demanda, eu vi que eu tinha uma deficiência ali numa área, e depois por causa da, da, da iniciativa da própria pessoa em ajudar sem que eu tivesse pedido. E o Doug, por exemplo, ele começou, ele viu, ele falou assim, ele puxou conversa comigo, conversou sobre o Salvador o VD, a gente foi conversando, ele ia jogar, na época ele morava na África, e ele tinha um irmão que morava em Viçosa, que foi a cidade que eu morei depois do Rio. Aí ele falou assim, ah, eu vou pra Viçosa e ele morava na Angola. A próxima temporada que vai ser na África, eu posso comprar uma escultura aqui, alguma coisa como se fosse o um ídolo de imunidade, e que você pode usar como um prêmio para quem vencer. E ninguém sabia que o, o menino que jogou essa temporada foi quem me deu o prêmio. Quem me deu. Aí ele me deu, me encontrou pessoalmente, me entregou esse ídolo e tal. E ele, falou assim, e ele era uma pessoa muito de iniciativa. Ai, deixa eu te ajudar a fazer essa, essa arte aqui. E come... Aí eu falei, Doug, você já é da, da temporada. Você já é moderador. Né? E aí, assim, eu tinha uma pessoa que era super boa em programação e uma que era super boa em artes. E aí, por exemplo, Dutz, quando jogou Alemanha. Quando ele jogou Alemanha, ele falou, ai, eu amei. Aí ele mostrou um caderno que ele fez, data participação dele. Ele tinha tudo registrado. Ele tinha organizado as coisas dele. É, é, tipo, tudo que acontecia no jogo ele registrava certinho. Só que o que acontecia... Aí eu falei assim, se uma pessoa se dedicou tanto assim pra jogar, imagina pra moderar, né? E aí surgiu o um convite, e as pessoas iam agregando, o Juan, o Gandalf, era muito dedicado, o Juan. Só que as pessoas, é aquilo que a gente falou, elas foram entrando em fases diferentes de vida. Então o Filipinho, uma hora, ela não conseguiu mais acompanhar. O... o, o, o o Lucas, o Juan, o Dudes, o próprio Dudos, a própria Issa, é, todo mundo começou a entrar assim, em outras fases, falou assim, ó, hoje em dia eu não consigo mais me dedicar. E aí a gente, hoje em dia não é mais assim, ah, é, é, a pessoa, não, a gente já tem uma equipe é, é, é, que tem uma, uma conexão muito forte, que é muito importante para trabalhar bem, e aí a gente senta, e por exemplo, Dudes e Thais saíram agora. Aí a gente sentou, e conversou sobre isso, falou assim, a gente continua só, somente só, continua só a gente ou a gente chama mais alguém? Aí todo mundo falou, vamos chamar mais uma pessoa. Porque ó, do, o fuso horário é outro, é, VD não consegue estar tá online nos horários que agora ele está trabalhando cedo. Então a gente sentou e conversou. Aí a gente fala assim, do que, que a gente tem em, em falta na moderação? É alguém que mexe com arte? É alguém que faz... A gente conversa sobre isso, porque a gente sabe o que, que a gente tem de ponto forte e ponto fraco. Tanto que a gente falou assim, a gente... Não sei se alguém já contou que a gente tinha convidado uma pessoa para moderação nessa agora e ela recusou. O povo contou? O, o Kevin falou que foi uma menina, mas não falou quem foi, não. Ah, foi a Bia. Ah, tudo pra ouvir! Eu amo! Minha vida é um livro aberto. A Bia pediu desculpa, falou que não podia, porque ela não podia se comprometer. E aí os meninos sugeriram o Danilo. Eu não conhecia o Danilo. Mas, quer dizer, gente, quer dizer, Danilo conhecia, não conhecia o trabalho dele de perto, porque a nossa relação foi sempre muito superficial. Mas eu falei com os meninos, eu falei assim, se vocês sugerem esse nome, e hoje em dia eles estão se dedicando muito mais do que eu, eu falo, apoio, assim embaixo. Uma coisa, Vinícius. Aí eu converso demais, né? Reduz aí, corta umas partes. Não, não vou cortar nada não que tá ótimo. Aqui, deixa eu te falar, ah. um. você mete medo nesses meninos que você modera, modera junto. E ninguém quis me contar spoiler. Mas você não tem a desculpa de falar que você não sabe o que, que você pode revelar. Você pode revelar o que você quiser, porque você é o dono do show. E eu vou ficar pedindo spoiler aqui, tá? Você, você vai se vir aí pra fugir de mim. Mas tá bom. Aqui, outra coisa que eu queria conversar com você. Hoje em dia, é, vocês têm, tipo assim, a temporada tem mais ou menos 20 pessoas. Quando vocês abrem inscrição, vocês têm aí umas 80 inscrições, mais ou menos? É, depende da temporada. 80, 100. Tá, então quer dizer, hoje em dia vocês deixam de fora uma galera, tipo assim, considerável que se inscreve, certo? É, já houve um tempo em que era difícil montar cash, porque você não achava pessoas querendo jogar? Já, na verdade, até hoje ainda é, né? Não é porque, porque às vezes se escreve 80 pessoas, mas são todas as pessoas ah, com muitas, ou com muitas conexões, né? Tipo, ah, você tudo no Facebook da pessoa, ela tem todo mundo dos jogos. E... ou então é pessoas totalmente do mesmo... do, do mesmo perfil. É... gay, homem, do sudeste da faixa etária dos 18 aos 22, branco. É esse o perfil que mais se inscreve. E aí teve até um papo legal aí que o pessoal falou sobre como a gente tem um elenco mais eclético, mas não é que a gente escolhe, a gente tem um, um, um, uma tendência a escolher o mesmo perfil. É que o mesmo perfil tem a tendência a se inscrever. A gente, inclusive, busca pessoas inscritas, a gente tenta muito colocar mulheres, a gente tenta muito colocar pessoas de diferentes idades, pessoas mais velhas, inclusive, a gente busca muito isso. A gente busca pessoas de outras regiões do país, inclusive pessoas fora do país a gente tenta buscar. A gente busca pessoas de diferentes etnias, diferentes religiões, diferentes profissões, que fogem do, do, da média que normalmente a gente participa. Mas não é fácil. Não é fácil, não. porque é engraçado, eu não, sei, eu não sei te explicar o porquê, mas assim, se você for entrar, não no grupo de Survival VD, mas no grupo lá de Survival, a tribo falou, Survival Download, survival qualquer grupo de Survival, o perfil do público é esse. É homem gay, eu não sei por que, por exemplo, homem gay gosta muito mais de Survival do que homem hétero. Não sei se homem gay gosta mais ou se homem gay envolve mais, mas não sei, mas é isso que acontece. Então a gente sempre teve dificuldade de achar elenco, mesmo com muitos inscritos. Porque antes eu preocupava com novatos. Teve temporadas que a gente colocou várias temáticas. Homens versus mulheres, era difícil achar. É, aí você coloca uma temporada que é 80, anos 80 vezes anos 90, é difícil achar. Você coloca uma temporada que é humanas biológicas versus exatas, é difícil de achar. Porque você, aí você tem lá várias pessoas de humanas inscritas e quase ninguém de exatas. Era é incrível. Biológicas tinha mais ou menos, humanas muito, e exatas não tinha ninguém querendo jogar. Sabe por que que pouca gente exatas queria jogar? Sabe? É, é, é, existe esse perfil, assim. Aí teve, teve temporada gay versus hétero, que foi assim, metade dos héteros saiu do armário. Então, assim, mas na época era hétero, né? Sei lá. Mas, assim, é muito difícil formar um elenco sempre. É muito difícil. Mesmo a temporada All Stars. Às vezes você vai chamar All Stars... E aí você é mano Ah, eu não quero... Por exemplo, o Second Chance tinha pessoas que a gente convidou que dava muito certo o elenco e acabou recusando, né? É, o Gandalf, a Tainá é, a Roberta, que participaram lá do... do Ayrton, que participaram do podcast, né? Pode falar ainda, Ayrton? Amigo! A, a gente vai ser cancelado? Não, aí tá, amiga. foi da minha tribo em né? Eu não né? Eu não vou me meter nessa... Nessa, nessa trito aí, não. Mas, enfim. Eu lembro que eu falei com a Roberta. Eu falei, Roberta, você acha que tá tranquilo? Tal, tá podcast, que eu não vou ouvir, não. Eu vou, a gente vai deixar postar sem ouvir. Ela falou assim, não, tá tranquilo. Mas, é assim, né? Assim, é porque... Eu, eu, eu, eu nem contei nessas coisas, não. Ele não, ele não tinha... É porque, tipo assim, o, o negócio... Não, tô, não estou passando um pano, mas o... o Amigo, que... eu falei que nós somos fadas, fadas canceladas que passam pano. Então nós vamos ah, passar, fazer é, nossa função. É, é porque, tipo assim, o Ayrton, ele não é uma pessoa muito presente no mundo dos jogos. E quem conhece o Ayrton sabe que aquele humor é o humor dele. Tipo assim, você pode gostar ou não da, do jeito que ele faz piada. Mas aquilo ali, tipo, eu que conheci o Ayrton... Tipo, eu não me surpreendi com ele falando aquelas coisas, entendeu? Era aquilo que, que ele é. Mas, enfim... É, olha só, é, vocês, como é que vocês lidam, quer dizer, não, primeiro eu queria fazer, te fazer uma pergunta. Teve alguma pessoa que se inscreveu <risos> 400 vezes e aí finalmente conseguiu jogar? Tem alguém que se inscreveu, tipo, muitas temporadas até conseguir jogar, assim? Até, teve vários. Eu, é, assim... Ah... Tipo assim, o seu conselho é que as pessoas não desistam Vai tentando que não, eu não... sim, é porque é igual que acontece Quais são os nossos critérios de escolha hoje, né, gente? É porque amanhã pode, as coisas podem mudar Então, assim, pessoas que já jogaram muitos jogos A gente, a gente põe gente stand-by Por quê? Do propósito lá da primeira temporada De trazer pessoas novas Porque se eu coloco só pessoas que já jogaram outras coisas As relações que vão acontecer ali na temporada elas são mais oriundas de eventos passados do que de eventos do jogo. E imagina escrever uma trajetória. Álvaro, que foi eliminado por uh, a Ayrton porque criticou ele no podcast. Eles já não dava, se davam um bem desde Serra Leoa, sabe? Não no VD, mas em outra franquia se for jogar por causa disso. É, tipo, então a gente busca sempre. Então a prioridade é... Novatos, 100% novato que nunca jogou nada. Então essa é a prioridade. E perfis que fogem o estereótipo da média dos inscritos, né? Então, que tragam um, uma característica diferente. Então, essas pessoas, então, normalmente, mulheres, pessoas mais velhas, essas pessoas sempre a gente tem, né? Então, por exemplo, um homem de 40 anos que se inscreveu hoje, a gente vai olhar a ficha dele com mais uh, interesse, porque é difícil um homem de 40 anos se inscrever naturalmente né? Uh, ainda teve vários. Normalmente isso acontece com pessoas que já são dos jogos, que começaram em outras franquias, querem jogar o VD e acabam não jogando, porque sempre tem uma cota ali de pessoas, né? Então assim, é normalmente as pessoas que são velhas de, de jogos, mas jogaram o VD muito tarde, normalmente elas se inscrevem bastante. Tipo você? Eu, não. Tô brincando, <risos> amigo. Eu sei. Eu foi, tipo, foi, e foi muito doido, porque, tipo assim, é, eu, eu nunca... Você sabe, né? Eu não gostava de Survivor. Eu demorei muito tempo pra, tipo assim... Não é que eu não gostava do jogo, mas eu não eu achava... das pessoas que não, jogavam eles. Não, amor. Eu não achava que eu ia me sentir bem jogando Survivor, sabe? Eu tive e você muito... se sente bem jogando Survivor? Então, eu aprendi a abstrair algumas coisas. Mas, tipo, mas ainda, algumas coisas ainda me doem um pouco o Dói o quê? Ah, amigo, eu não sei, eu não gosto. Tipo assim, é, é muito... Pra mim é muito difícil você, tipo, estar numa posição de ser excluído pelos outros ou então ter que excluir alguém. Eu acho que Survival te obriga a ficar nessa posição o tempo inteiro, sabe? Isso pra mim é a coisa mais difícil de lidar em Survival. Você aposentou ou jogaria de novo? Amigo, eu falo que eu tô aposentado, né? Mas assim... É... Eu não sou radical, não. Eu não vou falar que nunca diga nunca. Nunca, Quem... nunca dessa água, eu beberei, né? Nunca sabe a sua seite de amanhã. E agora eu vou começar a fazer um joguinho com você, porque o três está agora, trevista, só eu vou só é o treino está. Tá vendo que você tá tentando virar então, essa... O joguinho vai ser o seguinte, nós vamos mostrar o bico do peito. Aí você vai ter que adivinhar vai. Continua. Que? Ai, querido. Então, olha só, cadê você? Tô aqui, vou beber uma olha só deixa vai eu... tá sede é... eu tava, a gente estava falando do, do perfil do, dos jogadores eu me, eu me perdi completamente não você, se, se, pessoas se inscreveram várias vezes ficar de fora ah, não olha só uma coisa que eu queria que você falasse assim caso que a gente não falou nenhuma entrevista anterior vocês lidam com o ego das pessoas e, e com e tipo assim e vocês frustram muita gente o tempo inteiro. Vocês frustram pessoas que, não, que vocês não posicionam? Vocês frustram pessoas que não indicam para premiação, ou que vocês é, é, premiam alguém que as pessoas achavam que não merece. Vocês frustram pessoas que achavam que mereciam estar no All-Stars e não são convidadas. Vocês estão o tempo inteiro lidando com pessoas nessa esfera muito delicada que é a frustração delas. O que, que você aprendeu lidando com a frustração das pessoas? Uh, que o segredo do, do sucesso é difícil dizer, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Porque a partir do momento que você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém. E, assim, as pessoas têm que aprender a lidar melhor com os fracassos delas. Não com os fracassos no sentido de... Por exemplo, você falou, ah, eu fui jogar um jogo e saí, não fui o primeiro eliminado. Ótimo. Isso realmente é uma coisa chata. Eu fiquei chateado quando eu fui... Primeiro eliminado de um All Stars tudo mais Isso acontece Mas você tem que, a gente tem que saber lidar Não é uma responsabilidade da moderação Trabalhar isso em você Né? E aí, a galera, às vezes Elas extrapolam, sabe? Elas elas a, É engraçado que tem quem critica se assim, O grau de Que o jogo tá pesado São pessoas que tornam o jogo pesado, sabe? É, é pessoas que não tem autocrítica É... Eu não sei, hoje em dia eu ignoro, assim. Eu sou uma pessoa que tento ser igual mesmo. Voltando até por causa. Por que, que o Ayrton foi parar no podcast? Porque eu falei assim, gente, eu quero que sejam pessoas que normalmente não gravam podcast. Porque senão você vai ter um podcast sempre em toda a franquia, as mesmas pessoas gravando os mesmos podcasts, falando as mesmas opiniões sobre as mesmas pessoas. E a proposta, quando eu criei o survival Vida, era tornar algo... né? Então, assim, eu tento um pouco isso, né? Às vezes, uh, tentar incluir, né? Por exemplo, propor temporadas. Aí, quando a gente foi na segunda, segunda chance, trazer pessoas lá das antigas que nem estavam lá frequentemente. Aí o povo fala assim, mas por que que não fulano e meu outro Justamente isso, porque o lema nosso é sempre dar oportunidades gerais para todos, né? Evitar ficar... Mas é difícil... O... Essa questão de justo ou injusto varia de cada lado, essa questão de água é muito, realmente muito grande. Então, assim, eu, eu sofria muito com isso. Na verdade, eu acho que eu sofro eu estou sendo negacionista, mas eu tento focar nas pessoas que eu não frustro, nas pessoas que eu faço bem. Não eu, pessoalmente, isso o jogo como se... Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas que saem assim, nossa, acabou, é tão triste quando você faz um jogo com tanto esforço. Aí a pessoa é eliminada e fala assim, graças a Deus, acabou isso. As pessoas não têm noção das palavras dela, sabe? Mas aí é uma coisa que eu acabei de falar. Eu tenho que lidar com, com, a minha, com, meu, com os meus dilemas. É, é, nem Sim. todo mundo é obrigado a gostar do jogo. As pessoas podem não gostar. E aí eu falo, tudo bem. Se chegar um dia onde todo mundo que tá jogando tá odiando, aí eu paro. Mas enquanto tem gente que joga e fala assim, nossa, foi uma experiência incrível. O mundo, o mundo dos jogos me proporcionou um crescimento pessoal. Assim, eu, eu vou tentar continuar. Sim. Mas... É aqui, eu, eu Às vezes eu vejo umas threads. É thread que fala no Twitter? Acho que é, amigo. Thread. Umas threads lá no Twitter que... que não, não sei se chega a ser thread, né? Mas assim, uns tweets assim, de indireta para os jogos. Fala assim, ah, os jogos são tóxicos. Os jogos são pessoas... Ai, os jogos é o pior lugar do mundo, é o lixo, ai, as, as games dos jogos... É, tipo assim, tem gente que só se refere ao povo dos jogos com muito negativismo. Desdém, né? É. Com muito desdém. Aí eu falo assim, gente, se essas pessoas veem o pessoal dos jogos, de um mundo dos jogos, como alguém tão ruim, por que, é que elas ainda se associam a isso? Por que, é que elas simplesmente não me ignoram? Porque o mundo dos jogos não é tipo assim uma faculdade que você não tem outra opção. Tem que ir, né? O, o seu trabalho... Simplesmente, tipo assim... Ignora esse mundo... Igual muita gente já fez... E, tipo... Deleta esse mundo da sua vida... E vai pra esses lugares... Paz e amor que existem ainda... Porque, assim... Nem tu... As demandas individuais... Elas são diferentes... O que te faz feliz... Não é o que me faz feliz... E, às vezes, o que me faz feliz... Uh, pode te fazer triste... Por isso que... A gente... Eu parei de buscar... Tentar preencher... Não... Né? Então, assim... Na, na minha avaliação superficial, sem dados científicos, eu senti mais pessoas felizes por terem participado do que tristes e frustradas ah, eu... por, por não ter participado. E mais pessoas têm um crescimento, falam ter um crescimento pessoal pela existência do mundo dos jogos, eu falo, eu, eu o Survivor VD para falar do mundo dos jogos, porque modéstia à parte, eu sei o espaço importante que o Survivor VD tem dentro da manutenção do mundo dos jogos, e é, eu entendo o aspecto importante que o mundo dos jogos tem na vida de umas pessoas que, que se sentiam sozinhas, que não se sentiam, não tinham identificação em nenhum outro grupo da sociedade, que se sentiam é, sem liberdade para se expressar e ser como elas são, então assim, eu foco nisso. então assim Uh, eu acho super normal as pessoas criarem expectativas assim Poxa, você é All-Star Poxa, eu não fui Vou uma pergunta Você se sentiu frustrado de não ser All-Star? Sim E assim, tudo bem não ser Né? Tudo bem Tipo assim, porque não é que a gente te, te vê como uma pessoa, um mau jogador Mas dentro das nossas opções a gente criou critérios que você não atendeu Sim E não foi uma coisa pessoal Mas não, eu sei Mas tipo assim, por exemplo, bom né, é, dando o meu, o meu testemunho aqui, eu fiquei frustrado porque você eu vê gente... que eu jogo sempre para você, né? É, mas assim, ah, tá bom, amiga, a gente vai tá para isso. É... Tipo assim, eu, eu achei que eu tinha ido bem, eu fiquei frustrado, sim, mas quando eu olhei as pessoas que, que vocês tinham escolhido para o All da minha temporada, eu falei, ah, tá, entendi, faz sentido para mim essas pessoas, tudo bem. Porque, tipo assim, é, porque cada temporada tem esse escrito. Por exemplo, a gente tenta equilibrar o número de jogadores por temporada. A gente tem temporadas que tem mais gente de destaque que outras. A gente tenta equilibrar pessoas de diferentes é, narrativas numa mesma temporada porque vamos supor, tem duas alianças opostas aí a gente vai voltar com três vou, vou dar um exemplo de Romênia, quem voltou na Austrália de Romênia? Voltou duas da Ciori, que foi os, é, o... Fernando e o... O Otávio ah. o Otávio era o winner e o Fernando da Ciori foi o um dos que melhor teve um desempenho, né? Voltaram duas da, lá da Liliette, que foi a Samira e o Sérvulo e, e dois do... o... é e o... E o Raffling. O Raffling e quem foi a outra pessoa de Romênia? É que o Lênis recusou, e aí teve que entrar alguém no lugar, eu não lembro quem foi. Bruna, foi Bruna, né? Ah, é, foi Bruna, foi isso. Na verdade, eu acho que quem entrou no lugar do Lênis não foi a Bruna, não, foi o Fernando. Mas aí o, o Otávio era winner, a Bruna era suíte. Não tinha como eles não voltarem. Então, assim, você tá entendendo que tem o um contexto. Não é porque o Romão foi muito ruim. Mas é porque dentro da narrativa ali, a gente teve que fazer nossas escolhas. O Jairo foi bom, mas... Dentro da narrativa a gente tem que fazer nossas escolhas. É, não, e assim, é, eu acho que o mais importante, falando aí agora um pouco da, tipo, dessa, da minha experiência com essa frustração, eu acho que o mais importante é você saber do jogo que você entregou, sabe? Tipo assim, eu tenho muito orgulho do jogo que eu fiz em Serra Eu acho que eu teria sido ótimo se, se eu tivesse no Alstácio. Fizeram outra escolha. E aí é isso. Tenho... Frustrada, sim. Humilde, jamais. Não, amigo, tipo assim. <risos> Tô brincando. Amigo, eu tô brincando. É uma que, não, é, é o que você falou, é uma questão de auto, autocrítica, né? Eu sei que eu já joguei mal, eu sei quando eu jogo mal. Ah, sim. Mas não foi em Serra Leoa, né? É, eu acho que eu dei as minhas cagadinhas em Serra Leoa, normal. Mas, tipo, é isso? Sim. É, é porque eu acho que quando, tipo assim, quanto mais você depositar... Porque a, a, a, as, as pessoas usam, e eu acho que é importante que a gente fale sobre isso, que as pessoas usam o mundo dos jogos e os jogos em si para validar uma série de, de questões com relação a elas próprias, sabe? E, e quanto mais você bota esse tipo de validação na mão de outras pessoas e não na sua própria mão, entendeu? É, mais vai ser difícil, porque, tipo assim, é, as percepções das pessoas são, são diferentes. Então, assim, eu acho que é, é, quando você, tipo, traz a coisa para você, sabe? Tipo assim, é, o que que eu quero com essa experiência? É, é o que que eu tô buscando alcançar. E aí você busca isso, pronto, é uma coisa que você tem mais como... É, e, é, a... Só, só para finalizar, é, eu compreendo que a frustração, ela é, ela é totalmente é, digna, não digna, legítima. mas é legítima. Legítima, isso. Ela é totalmente legítima. Eu, por exemplo, eu, quando eu perdi na final do piloto, eu fiquei super frustrado. Mas aí eu fui deitar e fui dormir, sabe? Porque, assim, eu não vou descontar na, na, na, a minha frustração na moderação. A responsabilidade da minha derrota eu não posso responsabilizar. Então é isso que eu quis dizer. É que, assim, eu acho legítimas as frustrações, mas eu comecei a abstrair porque não é a responsabilidade minha, como moderador, ter que lidar com todas essas frustrações. Eu já tenho muitas coisas para lidar na minha vida pessoal para ter que lidar. E aí o que, que acontece? Eu eu tento ter uma postura coerente, sabe? Assim, muito coerente nas decisões que a gente toma, mas é, infelizmente nem todo mundo vai sair a agra... mas assim, de maneira geral, mesmo as pessoas que se frustram, elas não jogam a responsabilidade para a gente também não. São raras, são raras exceções. Mas quando às vezes acontece, às vezes tem gente que se frustra e, tipo, pá, joga essa frustração. Por exemplo, tem uma pessoa que no Lendas, ela não foi sprint, e ela se frustrou muito com isso. E ela veio no grupo, no, no meu privado, e no chat da moderação com ele, e, tipo, foi muito rancorosa, esse menino. Ele foi muito rancoroso, muito, muito, muito mesmo, e excessivamente. E aí, em público, ele teve uma postura totalmente dissimulada. Ele tipo, parabéns, você mereceu muito esse sprint. Oh, nossa, ele elogiou o sprint e em público ele não mereceu tal, tal, tal, tal, tal. Aí, nesse dia, eu me arrependo um pouquinho. Aí, eu no grupo dos jogadores, eu despedindo, eu falei assim, oh, parabéns a todos e fulano, se você tá, para de ficar elogiando em público e criticando no privado o prêmio do sprint. <risos> Aí a pessoa me deletou, sabe? Mas assim, igual, por exemplo, é esses casos que eu não sou obrigado a lidar, sabe? Ah, pelo amor de Deus! Sei... Ah, tipo... Gente, total direito de vocês discordar de sprint, sabe? Por exemplo, quando eu joguei Survival Brasil, a primeira vez, e eu fui indicado a sprint, o sprint foi o Pi, Felipe Lopes, que era um dos meus aliados, de que me eliminou. Na minha visão de jogo, eu merecia sprint. Eu achei que eu tivesse, tinha, tinha tido um jogo Naquela temporada específica, outra na vai Star jamais. Naquela temporada específica. Mas na visão da moderação, não. Foi o Felipe Lopes. Eu fui indicado, mas não venci. Ótimo! nem nenhum momento eu joguei isso no Caio. Essas coisas, principalmente premiação, assim, é uma coisa que é tipo assim, é a, a percepção da moderação. E é tipo assim, não é a verdade absoluta, né? Tipo assim. Foram assim como pessoas... o prêmio de Winner é a percepção do júri. Sim. Sim. Eu perdi vários finais. Amigo, né? Vamos seguir, vamos falar de assunto. Vamos embora. Quem vive de passado é museu, vamos falar do futuro. Olha só. Uma coisa Bom. boa que eu vi. É, Hoje, é, você... Eu acho que tipo assim, o VD ele é bastante responsável por isso. Hoje em dia, até a gente vive isso em, em vários jogos, mas eu acho que o VD tem um papel importante nisso. Tipo assim, é, no que se transformaram os jogos, em termos de profissionalismo, de... Do, de, tudo, de tudo que a gente vê em ter sendo entregue de uma maneira muito grandiosa e profissional. É muito comum, por exemplo, eu que já entrevistei 400 pessoas novatas, é muito comum ver os novatos falando assim, nossa, quando eu entrei eu fiquei chocado com, com, com tudo, com a organização e etc. Quando você pensa na história do VD, assim, você consegue... Você tipo, tem eras do VD na sua cabeça? Tipo assim, ah, na, na era tal, na era tal, na era tal, você tem? É muito complicado isso, porque cada vez que você traz algo que inova, você tem que superar você mesmo na próxima temporada. Então, assim, pensa só, Doug. Doug, ele que começou a fazer aquelas artes mais trabalhadas, ele que começou a mudar a cor das camisas das pessoas, ele que começou a colocar depois, aí depois que ele mudou a cor das camisas das pessoas, ele começou a colocar ah, as pessoas no cenário. Lembrei, lembrei que quando, quando eu fui no, no primeiro encontrão, eu te pedi... <risos> que mico! <risos> eu te pedi a sua camisa verde para me fantasiar de vender no, na festa. Você lembra disso? E não tinha camisa verde. O Dom tinha mudado a cor da sua camisa. Ai, gente, o mico. Eu lembro, eu lembro. Eu não tinha... né? Então, é isso, assim. Aí a gente... A, a, a, aí começou a fazer uma prova lá, bem assim, tchá, Aí todo mundo começou a ter uma expectativa mais alta sobre as provas. E a gente... A, a, as provas meio que elas... Mesmo provas que nós criamos acabaram ficando batidas. E aí a gente tinha que buscar novas provas, né? É bem difícil, assim. Ah, ah, ah, acaba que a, a cada nova criação surge uma nova responsabilidade, uma nova exigência. Então, por exemplo, a gente criou as senhas de fazer as provas justamente para acabar com essas panelinhas que ajudavam a fazer provas e tudo mais. Mas aí criou-se outras demandas, né? outras responsabilidades. Aí as pessoas... Se a senha não funciona... Às vezes a senha não funcionou porque a internet da pessoa caiu e ela sempre joga. Não, mas é a senha, o que, que eu faço? sabe? E assim... O nosso grau de responsabilidade, de exigência, acabou aumentando muito. É... A gente, por exemplo, o que a gente vai fazer para comemorar 10 anos? Porque a gente já tinha feito tudo nos 5 anos e agora nos 10. Então, fazer aquele VDX foi uma ideia assim, mas a gente já está falando, meu Deus, e no 15. E aí? Mas, assim, o jogo foi evoluindo, assim, as vão surgindo umas demandas, né? Tem coisas que desaparecem, a revista era algo que era muito agregador. Infelizmente, a gente teve que parar, porque é algo muito trabalhoso. Eu, eu levava muito tempo escrevendo as matérias, douglas Doug levava muito tempo editando as, as revistas, e, assim, para o jogo em si, ela não era essencial. Né? E, até então, a gente não tem, a gente tem outras profissões, né? Hoje, dia, tanto assim, vou dar em primeira mão a notícia, essa é a minha última temporada. Amigo, para de ser doido. O que que você está tá maluco? Tô, tô brincando. É assim, eu penso muito nisso. Por quê? Amigo, a minha rotina, ela é muito pesada hoje em dia. Muito pesada mesmo. Eu entrei, eu mudei de cidade, eu entrei num cargo novo que exige muito de mim. Eu tô, eu sempre falo isso, né? Eu tô, bem, eu sou professor, mas eu sou coordenador de um curso. Eu tenho grupos de estudos que dependem de mim. Então, é assim, às vezes eu trabalho de sete a sete sem interrupção, sabe, e fim de semana, e aí eu, eu, eu ando falhando muito como moderador, porque eu não consigo, às vezes, mas nem que eu não quero, eu não tenho, eu não, eu não consigo ficar acordado para esperar o, o jogo acontecer. Os, menino, os meninos novas, quando eles entram, talvez cai, que eles pensam, nossa, VT leva os créditos, mas ele quase não está online na hora das provas. Mas é porque tem 10 anos que minhas terças, quintas e domingos são dedicadas a isso. 10 anos que eu fico fazendo isso, né? Porque, assim, tem uns hiatos ali, mas eu, eu tenho mais tempo com temporada rolando e, ou porque a gente trabalha antes da temporada acontecer, durante a temporada e depois da temporada. Então, assim, eu, e se contar os períodos em que eu não tava moderando, mas eu tava jogando, então eu... Durante 10 anos eu tenho atividades à noite. Sabe? Então, às vezes, assim, eu já não tenho mais a mesma disposição para ficar acordado assistindo CT. Amigo, mas eu acho que todo mundo compreende isso. Hoje em dia, qual que você acha que, que é o seu papel, assim, tipo, que é o seu principal papel na, na moderação do bebê? Amigo, às vezes o povo acha que eu sou chato em relação a isso, mas é a questão do... das experiências. Eles chegam às vezes com alguma coisa e você fala assim, gente, isso não funciona. Isso já tentei, isso não funciona. É... Até mesmo posturas, eu falo assim, gente, cuidado, tal postura ela vai ser mal vista em algum determinado momento. Reveja isso, por exemplo. Teve uma época que tinha um moderador, ele ainda tá, ele, ele era muito debochado. E ele fazia uns comentários debochados, bem antigamente. Não é que não. Ele fazia uns, uns comentários muito debochados. E aí eu fui, dei uma freada nele. Eu tô, eu tô lembrando da gente, né, amigo? No Encontrão também, já, já tive esse feedback também, né? Amigo? Ah! Aí eu falava assim, olha, deixa eu te falar. Nem todo mundo te conhece e tem 100 pessoas ali acompanhando o jogo que pode começar a... É, transformar essas brincadeiras mal interpretadas em uma postura inadequada. Então, assim, tenta separar o, o, o, a pessoa do moderador, né? Foi uma coisa depois que aí depois repetiu com o Kaique naquela questão de crânia. Foi uma conversa que eu falei com ele. Eu falei assim, amigo, aquela polêmica toda era uma faísca... Eu não estava online na hora. É uma faísca que a gente tinha que ter apagado quando começou. Por isso que a gente, isso eu sei por experiência, você acha que Ucrânia, é porque o Ucrânia, a gente brinca porque tá mais recente, mas o altar dos Estados Unidos foi tão pavorante como, quanto o Ucrânia. A própria lenda, né, amigo? A própria lenda. E aí o que que acontece? É um foi um gol, falei caí, amigo, o que, que eu teria feito? Primeiro, nas primeiras reclamações eu tinha parado tudo. Segundo... Quando o assunto virou sério, não faz piada em cima disso. Porque a pessoa ela já está com raiva do problema que deu. Aí você faz uma brincadeira, ela transforma aquilo em algo muito maior. Então, assim... E por mais que seja só uma pessoa reclamando, verifica. Às vezes a reclamação dela não tem fundamento. Mas para e verifica. Então, assim... Essas, essas vivências te dão uma oportunidade de entender. Né? Igual, por exemplo... Não sei se vocês repararam, mas temporada da All Stars ou com muito retornante como Second consciência nunca tem tribo formada pela moderação eu nunca aceito como moderador formar porque se eu pego uma tribo e coloco você Danilo, Ayrton que você nunca viu Danilo, Danilo nunca te viu você nunca viu Ayrton Ayrton nunca te viu você nunca viu Laís, Laís nunca te viu aí vocês lá o ah, por mais que talvez as pessoas falem de você no podcast e tal mas você vai ter oportunidade de construir ali quem vai ser eliminado e quem não vai. Se eu monto uma tribo, você, Bia, é, Kaique e, sei lá, Eleri, vocês já se conhecem de outros carnavais. E essas pré-relações, elas não vão ser totalmente ignoradas jamais. E aí, o que que acontece? Essa tribo, a formação dela muito mais do que de novatos vai ser determinante para o FB. Então te convido para voltar e te coloco numa condição muito mais difícil, por exemplo, do que para outros. Então assim, eu tento sempre jogar a responsabilidade da montagem de tribos para os jogadores ou para sorte, mas nunca para moderação. É certo, ilha de Páscoa. Você quer conversar sobre o dia de Páscoa? Daqui a pouquinho, a gente vai chegar lá. Eu queria falar agora, amigo, é, de algumas características pessoais suas que são muito marcantes e, enfim, que já foram citadas aqui em outros chás. Queria te dar a oportunidade de, de se defender. Amigo, as pessoas acham que você, às vezes, é um pouco dramático, um pouco exagerado, explosivo. O que, que você tem a dizer sobre isso? Eu sou. Eu acho. Já teve, já teve alguma situação que você, tipo assim, porque os men vários meninos é, do, do, do, do, dos seus coleguinhas moderadores falaram, tipo assim, que você às vezes história e fala assim, cansei, não vou mais moderar o VD. E quem te conhece bem sabe que isso é bastante provável que tenha acontecido mesmo. Já teve alguma situação que você ficou tão puto, tão irritado, tão revoltado, que você realmente chegou perto de cancelar o jogo? Por causa da moderação, não. Por causa dos jogadores, sim. Ah, no Survival Estados Unidos, que foi o segundo All Star, teve, tempor... teve uma... Vou contar essa história. Quer que conte? Ah, pelo amor de Deus, gente. O que, que é música? O vizinho tem noção, não? Aí, ah, o que, que aconteceu? É... Teve uma prova de repescagem. Essa prova foi programada por Kevin. Em uma das etapas, ela teve um erro. Duas pessoas participaram dessa prova. ou Duas não, várias. Mas duas pessoas estavam liderando essa prova. E era uma prova muito longa. Umas 24 horas que o pessoal demorou... Não, 24 horas, mas várias horas. E aí, eram várias provas consecutivas. Só que... Filipinho, ele chegou na, no, na primeiro nessa etapa que tinha erro. E aí depois foi todo mundo chegando nessa etapa. E aí Kevin só percebeu o erro depois que todo mundo tinha chegado lá. Eu não estava online na hora, mas hoje, principalmente, a gente já acomodado moderador tem experiência. Nesse caso, ao perceber o erro, ao invés de você falar com todo mundo, gente, tinha um erro aqui, o erro era isso, você ia falar... Quem chegou primeiro nessa etapa? Fulano. Então, fulano, o erro é esse. Continua. Dado o tempo do segundo pessoa chegar, não era assim que teria feito? Para ser justo? Só que o Kevin, na hora, ele ainda não tinha essa questão de malícia sobre... Ele, ele corrigiu o erro para todo mundo igual. E aí, o Diogo Pinho venceu essa prova. E Filipinho contestou isso, ele falou assim, olha, ele venceu com poucos minutos, mas eu estava com muitos minutos na frente dele. E realmente o, o que ele contestou era justo. E eu, como moderador, sugeri, vamos fazer uma nova prova somente para o Filipinho e para o Diogo Pinho, os outros estão totalmente eliminados. Porque Filipinho tinha essa vantagem e Diogo chegou primeiro, então para não prejudicar nenhum nem outro, a gente vai fazer essa... Só que o Diopinho recusou a fazer outra prova. Ele falou assim: "Não, se for para fazer outra prova, eu prefiro não fazer, eu prefiro sair". Eu falei assim, "Se você recusar, então o Felipe vai voltar, porque a segunda prova é da WPO". Aí falou: "Tudo bem". E o Felipe voltou. E o Diogo e o Felipe eram de alianças opostas. E a aliança do Diogo, não a aliança dele, mas a aliança da Polly fazia parte, meio que começou a fazer uma pressão psicológica muito grande de: "Nós todos vamos quitar se você, Felipe, voltar" porque não achamos justo, não sei o que, não sei o que era para voltar de jogo e, e ficou fazendo essa pressão muito forte em cima da gente. Hoje eu teria falado assim: "Quita todo mundo". Essas pessoas que fizeram essas ameaças hoje elas têm vergonha. Duas delas eu já conversei depois disso elas têm vergonha da postura que elas tiveram como um jogador na época, apesar de que hoje em dia existe muito jogador que faz isso. Eu vou quitar se vocês não mudar isso. Mas na época para acabar tudo de vez eu conversei com o Filipinho e falei, Filipinho, quita, desiste do jogo para que aí a gente resolve e ninguém volta a correr repescagem e acabou. E aí Filipinho foi desistido, <risos> foi convencido a desistir, ele falou assim, pelo bem do jogo, pelo carinho que eu tenho pelo jogo e foi até bom porque a irmã dele acabou vencendo a franquia, a temporada depois, né? A irmã dele era da temporada, era a ligada dele, né? E assim, aí ele desistiu. Então assim, essa temporada... Muito desavisada, não sabe? A irmã do Felipinho, a Luana. É a Luana, Luana, né? E aí eu quase essa temporada cancelei. Mas assim, por briga na moderação, não. Kevin é uma pessoa muito cabeça dura. Então ele tem algumas coisas assim... Ah, e, e sem, a, sem, sem razão. E ele, igual por exemplo, o VDX. tava dando muito problema... Porque a, a gente tava tendo que adaptar, né? Porque tem gente que tá compartilhando a resposta. Como que a gente vai fazer para ser o mais justo possível? A gente tentou adaptar um critério de pontuação mais justo e tudo mais. E Kevin é meio assim. Ah, na época já foi definido assim, então é assim. Falei, Kevin, a gente pode mudar as coisas. Nem escreveu nada em pedra. É, e, e, e aí eu lembro que teve um estresse, assim. Mas, assim, é, eu realmente... É, acredito, e é uma coisa que eu sempre falei na moderação, que a gente tem que ter... É, muitas coisas a gente coloca em votação. Né? Tanto, tanto gente que vai votar, tudo isso, tudo. Mas tem aspectos que eu falo, isso eu não coloco em votação. Sabe? Amigo, eu vou fazer, olha só, vou te dar agora uma oportunidade de ouro, porque não vai ter jeito. Você tem aí um minuto para você entreter a plateia, porque eu preciso ir ao banheiro e eu não posso parar a entrevista. Pode conversar com o seu público. Ai, gente, se alguém ainda está assistindo até aqui, quero, por favor, que coloque uma frase aí nos, nos comentários, que é... Uh, não sei o que dizer. Aí você vai escrever isso, eu vou saber que você assistiu até aqui. Aí ah, eu não sei entreter sozinho, não, gente. Ai, Álvaro, volta, pelo amor de Deus. Também vou fazer isso com ele. Quando ele voltar, eu falar... eu não, eu não vou fazer isso, não. Vou fazer cocô. Que eu vou demorar muito mais. Então, gente. Não me cancelem. Por favor. Aqui é uma família. A moderação me odeia, mas o Brasil me ama. É isso. Cadê você, menino? Seu quarto não é suíte, não? Amigo? Gente... Então, vou contar uma piada pra vocês. Teve uma vez que... Uma piada não, um caso. Teve uma vez que Kevin foi adicionar o participante no... Eu vou contar esse caso é engraçado. Teve uma vez, uma temporada, que Kevin foi adicionar um participante no grupo dos participantes do Facebook. E sem querer ele adicionou a pessoa no grupo dos moderadores. Com tudo postado. Ídolo, twists, tudo, tudo, tudo, tudo. Nisso, o único moderado do grupo era o Doug, e Doug tava dormindo, e Doug não acordava de jeito nenhum pra tirar essa pessoa, porque Kevin adicionou, mas não conseguia tirar. Menino, foi uma luta, eu lembro, e eu e Thaísa. e eu falava, "Thaísa, eu vou tirando print, e você vai, e aí eu vou apagando. A gente teve que printar tudo que tava no grupo e apagar. Tudo e apagar tudo. E a pessoa viu alguma coisa ou não? Não, ela não entendeu. Ela chegou, só ficou sem apagar as postagens que era do Doug. Só que como Doug só postava coisa de arte, não era nada assim. Mas o resto a gente teve que apagar tudo. Teve uma alguém no Second Chance, que a gente tava muito preocupado de ter o um mesmo uma Aliança São Paulo, não sei o que, aí eu fui comentar no site da, no site da moderação e falei assim, gente eu acho que a Aliança São Paulo não tá tão unida assim, não, hein? Que eu li o, o, o questionário de Fulano e, e ele tá falando mal do ciclano. Aí, o, não sei se foi Yuri ou o Kaique, acho que foi Kaique. Dedê, pelo amor de Deus, você tá falando no grupo, no grupo, no chat do participante tal. Eu falei tudo isso no chat do participante. Aí eu, o quê? Aí eu fiquei nervoso, assim, com sede. Aí eu, eu consegui apagar as mensagens. Aí eu falei assim, mas e tava lá, mensagem removida, mensagem removida. Falei, gente, será que fica no celular dele, chega as notificações? Removi no chat, mas nas notificações ainda vai aparecer. Aí a gente começou a bater um maior papo no chat do jogador, tipo, tá, eu a moderação inteira, lotou de mensagem, pra ele não ficar assim, ai, não vou ler esse povo, não. Já, já teve algum caso que deu uma merda que vocês não conseguiram corrigir, amigo? Que a pessoa teve que ser desclassificada, alguma coisa assim? Merda, você fala... Ah, sim, já teve prova que a gente errou, que a gente teve que cancelar a prova e fazer a prova. É, tô falando assim, de vocês falarem alguma coisa sem querer, igual você tá dando esses exemplos aí, tipo assim, e a pessoa acabar vendo... É, teve uma... Uma pessoa... Uma, uma teve, né? Tipo assim... Teve uma pessoa que eu fui, era meu amigo, ele ia jogar, e aí eu fui mostrar um print de uma conversa de outra pessoa, mas que eu tava falando de outra coisa. Só que no finalzinho da conversa, antes de eu mudar de assunto, a pessoa falava do jogo, que ela ia entrar. Então ela viu que o outro ia entrar por um print meu. Na hora que eu vi o print, eu, li, eu apaguei, mas a pessoa já tinha lido. Eu falei, ai... Me perdoa. Não me cancele. Foi sem querer. Finge que você não sabe. Ah! Não tinha mais o que fazer. O que eu ia fazer? Tudo pra mim. É, Não, eu sei que... É, eu já joguei um jogo também, o, o Demole, que... Ah, tipo... A moderação fez alguma coisa e revelou o AD para metade do cast no meio da temporada, assim, sabe? Tipo, teve que mudar de AD no meio da temporada. Teve um Survival que alguém enviou o questionário para os jogadores, ou o um jogador enviou o próprio questionário para todo mundo. Teve, Não sei se foi nem no Vedor no TW, mas teve uma temporada. No TW Jamaica, mas não foi ele que enviou para todo mundo. A dona Erika <risos> pegou o link, ele mandou um print para ela, a dona Erika digitou o, o, o, a URL todinha. Lá de cima, que estava no print, não era um link, ela copiou todo o URL, digitou, aí abriu o questionário do Jairo e ela jogou para o cast inteiro no TW Jamaica. Chocado! Não sabia que tinha sido assim. Uma hora e meia de áudio. Uma hora e meia de áudio. E, tipo assim, é quase a nossa entrevista. O cast inteiro ouvindo. Ah, eu, olha, a, a, tem gente que critica o tamanho das minhas entrevistas, mas eu sei que quem assiste vai assistir o tempo que ela durar. É. Não existe, não assiste. Entendeu? Isso. Mas... Eu acho que cada um tem seu propósito e, e, e, sua, e seu público. Você gosta de trazer mais informações. Tem gente que faz umas entrevistas aí que a pessoa só fica fazendo palhaçada em cima do vídeo, não deixa o entrevistado falar, e quando o entrevistado vai começar a contar a história, ele encerra a entrevista. Entendi. Muito bem. Não conheço ninguém, não, amigo conheço sou eu mas, entendi. <risos> entendi aqui é, mas eu vou eu vou eu vou diminuir essas entrevistas em algum momento aí vai chegar esse momento bom quando você nós... criar seu canal no YouTube o público estiver acostumado a falar assim na velocidade vem, vem aí tá tudo certo é o nome vem aí Quero que vocês se inscrevam depois. Mas olha só, amigo, eu falei do seu drama, mas tem uma outra coisa também. Ah, mas o moderador falou que eu era muito dramático o andamento do jogo. Foi isso que eles falaram? Tá, falo não, não. Um de quem foi, que talvez a gente vai ter que recomontar a equipe. Você Vai ter que assistir uma horinha de entrevista. Com o de cada... Caíco ele não falou mal de mim assim, não. Não. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Outra coisa que eu queria saber de você, que muita gente comenta, e que é verdade, a gente sabe disso, né? Que a gente te conhece mais de perto, sabe disso. Você é uma pessoa muito convincente, né? Você argumenta muito bem, e aí você convence pessoas a fazerem coisas, tipo, surreais. Tipo, voltar para o jogo depois de 10 anos. É... Como, como é que você... Que, que tipo de argumento que você usa com as pessoas? Como é que você convence as pessoas? Ou volta ou morre. É um que funciona normalmente. Eu sei onde você mora. Tô brincando. Não, amigo, uh, eu tenho uma, uma professora que ela, eu estava convencendo ela a participar de um grupo que eu te, de estudo, né? E ela não estava querendo, eu convenci ela, nossa, você é muito bom no argumento. Na verdade, eu tento mostrar para a pessoa, porque normalmente a pessoa não volta, quando a pessoa recusa, se a pessoa recusa e fala assim, traumatizante o jogo para mim, eu não, não quero jamais, eu nem convido, eu falo, tudo bem. Eu não insisto com essa pessoa. Eu insisto com pessoas que eu vejo que a razão dela para não voltar foi por uma, uma experiência pontual que realmente... Que não necessariamente vai ser igual na, numa segunda oportunidade. Então ela fala assim, ah... É... Ela jogou há muitos anos atrás. Ah, é porque é... eu... Ah, enfim, ela dá uma razão assim, ah, é porque eu acabava muito tarde, o jogo durava muito tempo, três meses eu não posso me comprometer mais com isso. Aí eu falo, não, hoje em dia não dura mais isso, a gente reduziu para 40 dias, né? Hoje em dia a média de duração do jogo é 40, 45 dias. Antigamente o jogo durava 90, né? Hoje em dia a gente tenta que o jogo termine mais cedo, tem dias que extrapola, mas de maneira geral o jogo termina mais cedo. Ah, antigamente o povo falava assim, ah, é porque... É, é, tem pro... não, a gente tenta trans... eu, eu tento mostrar, ó, as coisas mudaram as coisas são diferentes o jogo tá levinho, né você nem vai precisar ficar fazendo social o dia inteiro não, isso eu não minto não, mas não. mas eu falo assim uh, a leveza do jogo também depende de você porque se você se você falar assim ó, eu vou fazer o social nesses horários, ah, mas aí eu vou ser eliminado por causa disso ah, então... Se, se, se, se você também está... Ah, ah, ah, como eu posso dizer? Ah, eu não posso ser eliminado. Para não ser eliminado, eu tenho que fazer social 24 horas. Então, você também está dando intensidade a isso. Porque se você começar a colocar a freio nas situações... né? E aí você coloca. Né? Se for, é, é o que eu falo para a pessoa. Se o jogo estiver demandando de você uma presença muito constante se deixa eliminar se deixa eliminar, mãe Qualquer... é, tão... é tão ruim assim ser eliminado de um jogo de maneira precoce é. não é tão ruim assim não aqui, deixa eu te falar um negócio agora vamos falar de Ilha de Páscoa é... como que foi você falou que não, go... não costuma gostar de deixar os moderadores escolherem os times mas a proposta de Ilha de Páscoa é justamente essa e é... você tem um time seu como que foi? Montar o seu time? Que critérios você usou? Essa foi, um, essa foi uma temporada atípica, que a gente, cada moderador, montou sua tribo sem a outra contestar. Sem os outros moderadores. Eu convidei algumas pessoas que recusaram. Eu tive duas pessoas que recusaram. Pode falar quem recusou a minha? Pode. Uh, a, eu chamei a Priscila Ludemann, ela recusou participar. É... Ela falou que não podia, eu super compreendi, né, era super... E eu chamei a Isabela Ferreira, de BH, né, para pra... Terceira ser... vez, ia é ser terceira vez dela, né? Ia ser a terceira vez dela, ia ser a terceira vez da Pri também. Ah, as duas recusaram, né, porque tipo, Pri foi uma pessoa muito importante, ela foi moderadora do Encontrão, ela teve uma importância muito grande de... dentro do Survivor, ela depois ficou uma grande amiga e ela representava um grupo de amigos meus muito importante, né? E a Isabela também representava outro grupo de amigos muito importante, que são as pessoas de Belo Horizonte, enfim. É, mas eles, elas recusaram pelos motivos justos. E quando a gente criou a temporada, a gente tentou criar uma temporada. Uh, então, assim, os meninos... Eu não, eu já fui muito assertivo. Eu falei assim, ó... São eles Recusou? Então, essa pessoa tá no lugar. Eu não fiquei muito... Em dúvidas. Tinha mais pessoas que eu queria, mas eu tinha muita certeza dos meus escolhidos. Eu queria... Tanto que eu tentei negociar com o pessoal da gente fazer uma temporada com mais pessoas. Eles já revelaram quantas pessoas são? Não, mas eu tô chutando que vão ser é 21. Acertei. Eles, eu que tentei ser mais um número maiorzinho, assim, Deus, de... não Não dá um spoiler. Vai ser um spoiler público. Todo mundo que vai ver o chá vai saber. Aí, o que que acontece? Não, o Kaique vai me matar, Mas eu tô falando. Mas são bem poucas pessoas essa temporada. Bem poucas pessoas. E aí, eu tive que ser, eu tive muita certeza. Tinha gente que eu queria colocar mais? Tinha. Mas eu não fiquei... Né? Os meninos, não. Kevin, Doug, eles ficavam assim. Ah, é fulano Beltrano, é fulano Beltrano. E, assim... Eles tinham os critérios dele, aí eu tentava aconselhar eles, mas ninguém seguiu meus conselhos, não. Conselhar é existido assim, ó, talvez seja melhor fulano que Beltrano, porque fulano jogou uma vez e Beltrano já jogou duas. Então opte por fulano, no seu lugar eu faria isso, né, eu falava com ele assim. Se você tá em dúvida entre duas pessoas, talvez esse seja um critério. Mas não era bem o que eles utilizaram. O meu critério foi esse. Eu não chamei ninguém, por exemplo, que jogou três vezes. Ninguém. Porque eu não queria que ninguém que já tinha jogado três vezes voltasse na minha tribo. Mas eles chamaram. E Agora o povo vai lá no, no, na, na Wiki ver quem jogou três vezes para já fazer os, os, os bolão, as apostas. Então, assim, de quem vai teve já... uma pessoa... Será que a Larissa volta aí para a quinta participação dela, imagina? Teve uma pessoa que chamou. Então, assim, cada um teve seu critério. E aí, dentro das twists, da, do, da dinâmica inicial do jogo, a gente pensou nisso também, no sentido de, eu montei minha tribo, mas tem aquela questão, todo mundo ali tem uma outra relação. Talvez o FB seja óbvio, de primeiro momento. Então, como que a gente constrói uma dinâmica que não torne isso óbvio? A gente montou isso. Tá. Dinâmicas e twists. Ai, Jesus. Não é nenhum spoiler pra mim, né, amigo? Eu falei que tem uma pessoa que vai voltar nas outras tribos que é... já jogou três ou mais vezes. E gente, se a Larissa voltar pela quinta vez vai ser um negócio assustador. Mas um critério, por exemplo, eu um critério que eu não escolhi era pessoas que já tinham vencido, eu eliminei, não quis escolher nenhuma pessoa que já tivesse vencido, e nem pessoas que já tinham jogado três vezes. Eu não quis escolher nenhuma dessas coisas. Vai ter, vai ter o winner de volta na temporada? Não, não. sei, eu não escolhi. Mas eu tenho as minhas razões. As minhas razões, porque eu achava que era uma temporada para pessoas que nunca tinham vencido, sabe? Porque a gente já teve um All Winners, né, all, não All Winners lendas. a gente já teve outras coisas que já tiveram oportunidades dos Winners. Hum. E eu sou uma pessoa que gosta de ecléticos. Mentira, não é volta só os padrões, eu tô brincando. <risos> sou cancelado de novo. Ai. Aqui, o que que você acha que fez, que faz com que o VD tenha durado tanto tempo? O que que você acha que faz com que o VD tenha durado 10 anos? a minha, a, o ponto que o pessoal mais me critica, a minha, o lado emotivo que eu coloco em cima das coisas, eu trato tudo muito com paixão, e eu acho que o fato de eu tratar de um jeito apaixonado o jogo, fez, foi, foi um dos pontos, não foi o único nem o principal, mas foi um dos pontos importantes, né, aí a forma apaixonada com que eu lido. Você, você modera o, o Encontrão junto comigo, você sabe todas as críticas da moderação, são as mesmas que você também deve ter na moderação do Encontrão. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a paixão com que eu lido a, a, com as coisas, elas dão um certo diferencial. Eu falo isso assim, na coordenação do curso que eu estou agora, a gente tem passado em vários problemas, né? E os alunos, eles me relatam algumas coisas assim. Eu sou uma pessoa muito chata. Eu sou chato. Eu sou chato convicto. Então, assim, regras, eu tento seguir elas do jeito que elas são. O, regu o regulamento da universidade é assim? É assim, gente. Eu não dou jeitinho. Eu não faço nada errado. Sabe, eu tento, por mais mas eu trato com muita paixão. Os problemas dos alunos, eu transformo nos meus problemas. Eu abraço aquilo. Eu levo pra mim. Eu não, não sabe? Então, eu acho que essa intensidade que eu dou nas coisas, elas ajudam com que as coisas perpetuem. Hum. Um dia a gente vai ver você jogando o VD? Acho que não, amigo. Porque eu acho que, assim, eu jogar o VD ia tornar... ia ter que ser uma temporada muito específica. A gente até pensou nessa aqui, talvez, no momento do... porque no começo, a temporada ia ser Doug versus Kevin. Não, eu não ia ter participação. E a gente, Kevin Doug não estava muito aceitando isso, não, mas nós moderadores íamos colocar um momento para ser Kevin Doug como jogadores também. E a gente ia tirar eles da moderação e Kaique assumia as programações, Samuel, as imagens, e a gente estava trabalhando muito isso. Mas o Crânia foi uma temporada tão difícil que a gente teve muitos. Que a gente começou a não querer usar muito agora, sabe? E a gente pensou, e aí a gente falou assim, gente. Vamos, então, colocar os três moderadores mais antigos, que aí eles convidam... Porque a gente... Não necessariamente a tribo de Doug ia ser pessoas que ele ia convidar, né? Ia ter novatos, enfim. Aí, a gente, ao invés de a gente simplesmente montar a tribo do Doug, vamos fazer pessoas que Doug escolheria para representar a trajetória dele nos jogos. Pessoas que ele escolheria. Por quê? Porque a gente estava querendo trazer uma coisa mais... Então, a gente reduziu o elenco... Mudou, assim, um pouco a abordagem para tentar fazer com que Ilha de Páscoa feche com chave de ouro essa trilogia que a gente criou. Não que o crânio não tenha fechado, não que Tortuga não tenha iniciado, mas para trazer algo que faltou nas outras duas. Tortuga foi bem leve, foi uma temporada bem bacana de, de moderar, de acompanhar, acredito que de jogar também, mas em determinados momentos faltou, assim, aqueles boom que acontece de... Reviravoltas, né? Aquelas reviravoltas, ela deixou a desejar nisso. Já a Ucrânia, ela trouxe isso. Mas ela... Ela... Faltou a leveza. Então, o que teve em Tortuga faltou em Ucrânia, e o que teve em Ucrânia faltou em Tortuga. Aí a gente quer trazer agora o comemorativo que não teve. As pessoas, então... O fato de serem pessoas que a gente entendeu que nos representa, a gente acha que isso vai tornar a temporada mais leve, mas o fato delas serem todas experientes vai deixar elas com uma jogabilidade bem interessante de te acompanhar. Acho que foi uma boa propaganda da, da temporada, amigo. Porque quem vai, quem vai ameaçar quitar de um jogo que você foi escondido por ser especial para o moderador? Pesadíssimo, pesadíssimo. É. Aqui. Eu, eu sei que tá ficando longo, eu já sabia que a nossa conversa ia ficar longa. Não tem como, não tem como. É. Ninguém mais assistiu até aqui agora, né? Não, claro que assistiu, você vai ver na hora que postar. Você vai ver, o povo comenta. Deixa eu te falar uma coisa, que eu acho que tem que falar também, que eu não falei, enfim. Queria que você falasse um pouco da, da idealização também do Encontrão. Do que que significa o Encontrão pra vocês, sabe? Amigo, eu sempre brincava assim. Ai, ah, meu sonho é ganhar na Mega Sena. Assim que eu ganhar na Mega Sena, é fazer um… Alugar um hotel e pôr todo mundo no Encontrão. Do Encontrão, não. Todo mundo dos jogos. E eu falava… Aí eu falava, gente, isso é impossível. A gente tem que parar de ter sonhos utópicos e falar assim, vamos… O que, que é de concreto? A gente tinha esses mini-encontros no Réveillon. Eu, o Everton, me con Marçano me convidou para a formatura dele. Eu fui e a gente fica, ficou uns na casa da prima, uns na casa de não sei quem. E aí a gente, os momentos que a gente se encontrava eram ótimos, mas a gente perdia tempo com deslocamento, a gente perdia tempo procurando um lugar para comer. E assim, eu falei: se a gente otimizasse isso, a gente passa tão pouquinho tempo junto, e se é o tempo que a gente passasse, a gente já tivesse a comida pronta. No, todo mundo hospedado no mesmo lugar. Será que é tão impossível assim? Aí eu comecei... Aí eu joguei isso no grupo do Vai ver todo mundo lá. Né? Eu quero ver se vai acontecer, não sei o quê. E eu comecei a procurar lugar e falei assim, gente, não é tão impossível assim, não. Claro que a gente não pensou num encontrão tão grande quanto ele se tornou. Mas a gente tava pensando assim, 50 pessoas? O que você acha, gente? E vamos fazer. Encontrei uma pessoa assim que, de primeiro, já me abraçou a ideia, que foi a Luana, né? Que foi a... A, uma das pioneiras também. Aí foi entrando o Sanches, né? Na época era, foi a Luana, Sanches, eu, Julie e... e Gabi e, e o Caio. E Caio, Gabi e Caio, né? nós seis. Fomos nós seis juntos e abraçamos essa ideia. E funcionou super, sabe? A gente aprendeu com os erros. Então, assim, a gente sabia coisas ali que não deu certo. Por exemplo, Camp nunca mais, porque se chover, melou tudo, sabe? A gente começou a aprender o que que a gente é, o que que não é, por isso que é o que eu falo das experiências, sabe? A gente aprende com os nossos erros, é muito difícil a gente aprender com as experiências dos outros, a gente aprende com as nossas, por isso que eu acho que minha função na moderação hoje em dia é compartilhar minhas experiências, você sabe, amigo, que o Encontrão, eu já te falei isso algumas vezes, você sabe disso. O, mas, enfim, vou deixar registrado aqui também, porque acho que eu nunca te fiz esse agradecimento público, assim. Porque o Encontrão 1, quando eu vi, eu tava nos grupos, mas eu não participava mais de nada, né? Eu tava bem afastado, era muito raro eu aparecer. Ah, pra... você voltou pros jogos pelo Encontrão, né? Foi ou encontrar um, quando eu vi que aquilo ia acontecer porque assim, é o que você falou, na época que a gente jogava lá atrás no Orkut as pessoas que a gente encontrava, era tipo, era muito raro eram pessoas, tipo assim, eram situações muito específicas, eram, eram situações muito raras É, não, eu conheci, por exemplo, com a Pamela que a gente citou, que jogou eu conheci ela, tipo assim, uns cinco anos depois que eu, eu já a conhecia e assim, rapidinho, que eu passei em Curitiba, ia fomos me encontrar, e a gente saiu um dia é, eu conheci o, o Igor e o Patti, tipo, porque eu estava esperando ônibus na rodoviária de São Paulo para voltar para o fora de e eles foram até a rodoviária só para me ver, era, tipo, era esse tipo de rolê que, que tinha. É. E aí quando eu via o encontro ser anunciado, eu achei aquilo afrontoso, assim, sabe? <risos> é que essas pessoas chegaram agora e vai fazer um evento e tá sempre 400 pessoas depois vai ficar tudo junto, aí eu olhei, tinha um pessoal que eu conhecia, né, tinha você tinha um pessoal mais das antigas que eu conhecia, falei, quer saber, eu vou me inscrever nesse negócio, aí ia ter tempo ainda até o negócio acontecer, eu falei, até lá eu vou fazendo amizade, aí voltei para o mundo dos jogos, tava Tuvalu rolando na época, voltei como plateia de Tuvalu, fui acompanhando e assim, tipo... Eu não sei, assim, eu não sei pensar na minha vida sem o fundo dos jogos hoje sem tudo que aconteceu desde então. Então, assim, obrigado por ter tomado essa iniciativa. Acho que você, mais uma vez, mudou a vida de muitas pessoas, e eu incluído. Amigo, o encontrão, ele tem uma significância muito grande na minha vida. Porque são dias que a gente tem emoções, a gente, que a gente não vive nos outros dias. Qualquer, de qualquer forma, sabe? Então, assim, a festa do encontrão não é igual uma festa que eu vou aqui na minha cidade. É uma festa que onde eu tenho 100 pessoas que eu gosto da mesma festa que eu. Ah, os almoços... O almoço do encontrão não é um almoço eu sair igual com os amigos. É, sabe? Tudo, todo momento eu acho muito mágico. E eu tenho experiências lá que eu não vivo nos outros dias. Eu tenho momentos bons nos meus outros... Durante o ano, experiências boas mas ali me traz outras experiências que eu não tenho no meu dia-a-dia. Dia. E umas, umas, um sentimento de liberdade, de segurança, de... Tem hora que é difícil acreditar até hoje, né? Você sente isso também? Tipo, tem, tem hora que você se pega pensando, você assim, não tipo, você olha para aquilo e fala assim, caraca, é muito surreal que isso esteja acontecendo. Às vezes eu carrego um peso... não é drama, tá? Às vezes eu carrego um peso muito grande, e, por exemplo, tudo que acontece de bom, nossa, que bom vou vender, obrigado. Tudo que acontece de ruim acaba caindo a responsabilidade de ter que tomar uma decisão. E eu não sou psicólogo, eu não sou juiz, eu não sou, eu não tenho um preparo para isso. A minha intenção é, não é meu emprego, isso eu não ganho dinheiro com isso. Então, tipo assim, é uma coisa genuína que eu quero promover alguma coisa legal para todo mundo. Aí, quando acontece alguma coisa muito... Com um, pessoas que eu gosto, não, é, não, não, é, não são pessoas que eu não sei quem são. São pessoas que eu convivo. É muito difícil. E assim, a responsabilidade que as coisas dêem certo, né? Então, por exemplo, encontrou um dois que a gente teve diversos problemas. Foi encontrando um que teve mais problemas. Que foi, teve gente sendo assaltada. Então, quando as pessoas chegavam lá e falavam assim, ah, eu fui assaltada, né? Porque foram dois carros que foram assaltados. Isso começou a me gerar uma angústia muito grande. Eu falava, Ai, qual que é o meu grau de responsabilidade nisso? O que eu posso fazer para mudar? Quando depois teve a confusão do pessoal do buffet, que eles acusaram a gente de ter mais pessoas no evento do que a gente tinha pagado, que eles não deixavam as pessoas repetir, sendo que nosso contrato era almoço à vontade, não era tipo um, uma refeição, um prato por pessoas, sabe? E aí, eu, sabe, o que, que eu lido com isso, sabe? É, é muito difícil, é muita responsabilidade no sentido assim... Tem um monte de gente ali vindo de outros lugares e se alguém passar mal, e se alguém se acidentar, se alguém se machucar, sabe? Qual que é a minha responsabilidade nisso? Por isso, quando eu proíbo de ter drink games, o povo vai: ah, mas a vida é demais, a vida é adulto. tudo adulto. Mas, gente, não, drink games é uma coisa que... Sabe, a gente pode se divertir sem isso. Por isso que eu falo, gente... Sabe, é só coisas legalizadas. É porque eu, eu carrego um fardo muito grande, sabe? É, não, amiga, é foda mesmo. É. Mas é importante falar que não é não é Demogaz... a Propaganda da Balduco. Vocês me dão biscoito aí na entrevista. Uma coisa é quais as orientações que eu dou. Outra coisa é o que, que o povo faz. Eu falo, não pode drinking games por isso, isso, isso, isso, isso. É o que é a orientação que a gente dá. Mas todo mundo é maior de 18 anos. É um lugar imenso com 150 pessoas. Eu não vou ficar conferindo se todo mundo está seguindo as regras o tempo todo. Então, ah, você fala que não pode ver ninguém, mas o está jogando ali. Você fala que não pode isso, mas tem gente fazendo ali. São, são todos maiores de idade. É, assim, é quando, quando ultrapassa uma linha... É. Tenta fazer alguma a coisa A gente vai né? tervir é. Mas a gente vai ficar em cima de todo mundo o tempo todo Para saber se está todo mundo fazendo o que a gente estipulou né Sei lá Ah, não pode tocar a música do Titanic Vamos dar um exemplo assim Aí tem gente ouvindo a música do Titanic O que, que eu posso fazer? Eu não vou estar lá o tempo todo digo, Olha gente, Titanic não pode É maior de dar Se você quer escutar Titanic, escuta o Titanic Muito bem Amigo e, uh, olha só, uma hora e meia já de entrevista, eu amo! Ah, Mas olha só, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te perguntar um negócio. Sonhos, futuro, você ainda tem alguma coisa que você gostaria de fazer? Você ainda tem alguma, alguma ambição no mundo dos jogos? Ou você está realizado com o que você vem fazendo? assim? Amigo, um, um, de uma maneira mais franca possível, eu não tenho nenhum plano futuro mais. Tanto que o Rondão falou que eu acho que a minha função agora... É, na moderação, vai ser assim, um, vai se reduzindo cada vez mais, porque sim eu agora estou com outros planos na minha vida profissional e de uma área da minha vida, né, eu eu sou professor, meu sonho sempre foi ser professor, eu ingressei como professor numa, numa universidade pública e é assim, é uma carreira nova que eu estou iniciando e que está demandando muito de mim e é o foco do meu foco no momento. Apesar de ser meu foco neste momento da vida, não quer dizer que eu vou afastar do mundo dos jogos, mas eu não consigo ter a mesma dedicação que eu tinha quando eu tinha 23. Uhum. Hoje eu não tenho essa mesma dedicação. Então, assim, no mundo dos jogos eu quero continuar conduzindo as coisas que eu ainda faço parte, né? O encontrão, a moderação, assim, de uma maneira mais comedida do que eu era antigamente, e um participando de um jogo eventual aí, num período meu de férias, um jogo que dura só um dia, mas assim não tenho mais planos futuros, o que não significa que amanhã eu posso acordar com uma ideia assim, vou criar um novo jogo, mas é algo que no momento não é algo que eu, agora eu preciso investir em coisas que me dão retorno financeiro, como a minha carreira profissional, mas não é nem só por causa de dinheiro, é porque eu sou apaixonado com educação também, e eu, no lugar que eu estou trabalhando, eu quero ser um agente transformador. Então, eu estou muito... Eu, o curso que eu trabalho, ele teve uma nota muito ruim na última avaliação, sabe, do INAD. Então, eu estou muito empenhado em mudar isso. E depende e eu preciso ter minha atenção destinada nessa, nesse, nessa atividade. Eu acho que a gente ainda vai descobrir coisas novas sobre essa questão aí de retorno financeiro. Eu acho que a gente vai dar esse passo ainda, em algum momento, sabe? Eu acho que a gente precisa virar essa chave também. Precisa, Mas... né? Essas influências divulguem no Instagram, pelo amor de Deus Aqui, vamos lá pra, pra Eu ele... acho que um que vai ter retorno financeiro em breve Você sabe quem vai ser? É. A galera do piloto hum. Eu acho que vai, sabe por quê? Porque é um jogo que você consegue sintetizar ele em vídeos Então você pode assistir esse jogo depois Sim. Se eles conseguissem gravar, transformar em episódios E criar um canal no YouTube com esses episódios, por exemplo Seria uma coisa bacana. Legal. Fica aí a ideia para os meninos do piloto. Vamos lá amigo, ouve aí a sua memoriazinha do Samuel. É o vídeo 1, um, né, que eu tenho que abrir aqui. É o vídeo 1. Um. Ai meu Deus, Vocês pegar o Samuel para falar mal de mim, né? Tá abrindo. Você já tinha baixado, né amigo? Já, só que meu computador demora, dá licença. Puda. Não é todo dia que a gente entrevista o BD né? tá tudo bem se a gente bater o recorde aí de, de duração da entrevista. Bom, é, memória que o BD eu tenho de memórias. tinha citado no, no carro as milhares de vezes que ele falou que queria quitar na moderação. É, mas eu acho que da Sei lá, tem que contar com vários anos que a gente atende amizade e conversas e coisas que a gente viveu, assim, o VD é muito intenso, né? Mas eu acho que eu sempre vou guardar no coração quando eu descobri o Cervais VD e eu tava naquele fascínio, assim, encantamento, assim, com todo esse universo. É... E o Vinícius, eu fiquei, ficava perguntando para ele as coisas, ele ficava muito empolgado, assim, muito feliz que tinha alguém tão interessado, né? No, no VD, assim, ele ficava mandando milhares de áudios, assim, contando, explicando as coisas e a, as histórias e me deixando com mais vontade ainda de, de querer jogar e querer participar. É, eu acho que foi, foi bem importante, assim, pra gente se aproximar e virar bem amigo nessa época. É, toda essa interação que a gente tinha. Eu acho que é uma das coisas que eu mais lembro, assim. É, depois, no, no primeiro encontrão, eu tenho que citar também que ele era o líder lá dos colas Amarelas. <risos> ele era o meu líder e foi divertido fazer todo mundo como coalinha, assim. Tipo, já fazia pessoas de animais bem antes. <risos> é... Eu acho que é isso. Deus. Mas foi isso mesmo que o Samuel falou. O Samuel, ele foi uma das pessoas que chegou de novato, querendo saber o que, que era, e eu... Ele viveu isso que eu fiz com o Marcelo, com o Kevin, que eu citei com eles, né? Mas que eu fiz também com a Ana, com várias vezes com o próprio Filipinho. Apesar do Filipinho já ter jogado outras coisas antes do VD, mas assim... Eu que falei pra ele o que era survival. A gente jogou um survival junto primeiro, né? Era um survival do... não sei de quem que era. Mas era a paixão com que eu lidava com as coisas, né? Então, eu tenho muita paciência em explicar detalhadamente o que que é. Explicar cada questão do jogo... Né? e eu acho que isso ajuda com que a pessoa aceite você, é, complementa aquela pergunta que você fez o que é que eu convenço uma pessoa aí ah, essa talvez é para o novato né a minha paciência em explicar as coisas eu eu, eu tento ser mais é, é bem detalhista bem didático mostrar né exemplo tal tem gente que fala nossa que legal mas não tem interesse mas a gente fala nossa que legal e sim, e com cada pessoa eu construo de novo. Então, o Samuel a gente se aproximou muito. Porque antes, tem várias pessoas que antes de jogar, elas ficaram muito minhas amigas porque eu contava muito as coisas para ela Samuel foi uma delas. E aí, Samuel acabou entrando pra moderação. Claro que além do talento que ele mostrou de desenhar e de, de artístico, mas também porque a gente criou uma relação de confiança, de trabalho muito, muito grande antes da moderação, sabe? Antes dele jogar o inclusive. E aí ele fracassou, né? Sim. Bom... <risos> era para chorar, amigo, que eu quase chorei. Não, não era, não precisava chorar, não. Aqui, se você conseguir botar a pergunta com áudio, vai me vai facilitar a minha vida também. Ah, caído... vocês ouviram aí, não? Não, o, o pessoal vai ouvir. Eu que não estava ouvindo aqui, eu não sei, eu não lembrava direito o que, que ele tinha falado. Ele Mas... falou isso que era intenso, né? Aqui, agora bota aí a sua perguntinha. Peraí. Vou tentar. Tá aparecendo aí? Eu sei lá o que, que você fez, amigo. Volta para onde tava. O quê? Eu tô vendo a, a, o vídeo. Mas você não quer ver, não? Não, não eu queria escutar. Mas vê aí, ó, meu filho, eu sou assim, resolvo as coisas. Tá bom. Tá. Uma pergunta que eu tenho bastante curiosidade, é, já que eu citei as várias vezes que ele fala em, <risos> em sair da moderação, eu queria saber se ele pensa em algum dia se aposentar e se ele for sair da moderação, se ele pensaria em manter o VD vivo mesmo sem ele estar tá cuidando, assim, ou se ele acha que se ele for parar de moderar, o VD meio que pararia também assim de existir se ele considera essa hipótese algum dia é, ou se ele planeja que tem tipo 20, 30 anos aí para frente. É... Inclusive é uma coisa que eu tenho muito curiosidade saber se como seriam as pessoas jogando com 50 anos. Seu é maluca maluca. É... Tem mais, né? Eu acho que é o última assim, que eu tenho para ele. É... É, que... Então você viu como eu sou bem, bem digital, né? Mas nem vai precisar editar para colocar a pergunta. Então, amigo, é, penso, sim. Eu acho que assim, tem coisas que fogem da nossa vontade. Vamos supor, se eu vier, por exemplo, um dia não estar mais aqui entre nós, essa decisão não vai, não vai caber a mim. Né? Então, assim, tudo pode acontecer. Ah, eu não tenho um sentimento de posse tão intenso no sentido de, se fosse em mim, eu quero que não exista. Eu até brinco que Kevin, Doug, pelo tempo que eles têm, eles já tem quase a mesma quantidade de porcentagem de ações do você vai vender que eu. Mas é um pouco... Tem um certo peso, o fato do jogo carregar o meu nome sabe, porque assim, às vezes o falta tá falando do VD, mas tá falando do jogo, não tá falando de mim mas eu sinto que tá falando como se fosse falando de mim, entendeu é bem complicado esse aspecto eu já até conversei depois, foi ontem, antes de ontem tenho tido essas conversas com a moderação das possibilidades deles continuarem sem mim eu sempre tive muito receio de sair o jogo acabar porque um, é, não tinha, a gente tinha equipes, mas eu sempre ocupava equipe, o, o papel de liderança. Que organizava, que puxava, que dava as. as... Hoje em dia eu tenho perdido um pouco essas, essas, essas, esse papel. E Uri foi uma pessoa que ocupou muito bem esse papel de liderança, sabe? Porque por mais que Kevin Doug esteja mais tempo, Kevin Doug não ocupava um papel de liderança no sentido de puxar as, as, as atividades. Eles faziam com bastante maestria as funções dele. Mas, assim, gente, ó... Vamos... Reunião hoje, tal, tal... Entendeu? Esse chamar... Essa organização, né? Então, assim... E hum. o foi uma primeira pessoa, assim, que eu vi depois de muito tempo que, que, que começou até essa postura. E aí eu comecei a visualizar muito bem a possibilidade de eu dar uma afastada, pelo menos temporária. Porque é muito chato também a gente se comprometer com algo. E eles contarem com isso e eu não consegui, né corresponder. Mas assim, eu tenho essas, essas, essas, esse intuito e assim, ia depender muito da equipe, mas se chegasse no um momento e eu começasse a perceber que o jogo se transformou numa coisa totalmente oposta do que eu, era o, do que eu visualizava, do que eu orgulhava, aí eu faria uma intervenção. Sabe? Tipo, imagina, se eu sair da organização do encontrão, mas encontrar um trem, assim, muito escroto, que... ou escroto pra minha visão, eu, sabe? Você fala assim: muda o nome, faz outra coisa, mas não fala que é encontrar um VD mais não, pelo amor de Deus, sabe? Mas assim, até mesmo o encontrão, pode chegar um dia que o encontrão vai ter e que eu não vou conseguir. Ele vai existir. Porque VD é uma marca hoje em dia, né? Não, é mais... não sou mais eu. É igual a Magazine Luiza, só não sou um milionário como ela. Mas a Magalu é... não é ela mais, né? não, é... não é a Luísa. Está a caminho, amigo, do enriquecimento. Vem aí. Pô, tô muito arrogante, amigo. Tentei ser humilde. É, eu um gosto de gente humilde. Tá ótimo. Aqui, vamos lá, né? Agora, se você acha ainda que você queria ter contado alguma coisa, ainda que nessa 1 hora e 46 minutos você ainda não contou, pode ficar à vontade. Se não, pode mandar um beijo para os seus fãs. É isso, eu acho que a temporada tá aí para finalizar essa trilogia. Eu acho que a, a trilogia ela foi muito bem pensada, sabe? A temática de cada uma, uma tratando sobre o, jo sobre o jogo em si, uma tratando os jogadores uma tratando a moderação. A forma como a gente representou tudo isso, não sei se o povo reparou, mas todos os top 10 no começo do ano eram relacionados a jogo. Todos os top 10 no meio do ano eram relacionados a jogadores. Agora o top 10 que a gente vai ter é relacionado à moderação. Então a gente tentou construir uma história muito coerente, sabe? O meio do ano, que era quando eu comemorava 10 anos, fazer o VDX, agora tendo essas entrevistas, no começo do ano tendo outras atividades, eu acho que a gente sempre conseguiu conectar bem, construir as historinhas bonitinhas e fazer um 10 um, um, um anos muito comemorativo, porque apesar de que é um ano como todos os outros, né, mas a gente traz esse simbolismo pro número 10, né, tudo que é 10, né? a gente tem esses como seres humanos, a gente tem essas questões e eu acho que é isso, eu acho que vale a pena acompanhar, obrigado quem ouviu até aqui Obrig... desculpa se eu parecer algumas vezes assim né? não somente aqui, mas grosseiro, sem consideração, mas pelo contrário, eu, eu nutro, essa intensidade que eu carrego nas coisas é porque eu me apaixono muito muito real pelas coisas, pelas pessoas, pelos... E assim, eu só quis trazer o melhor, talvez se o, o, o, o melhor que a gente poderia oferecer não era o que, você, o que te faria feliz, mas foi o melhor que a gente podia te dar. <coughs> Nossa, que coisa incrível, assim. É. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ter essa conversa com você, dessa conversa nossa ficar registrada lá, é, a posteridade, acho que... Quando a gente estiver fazendo comemorando 20 anos, a gente vai assistir e falar assim, olá, Álvaro, quando você tinha cabelo. <risos> tudo para mim. É, fico muito feliz pelo convite, por tudo que a gente já desenvolveu junto, desde lá no Orkut até hoje em dia, encontrar no chá. Enfim, é, tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Eu acho que eu posso falar aqui, nesse momento, em nome de toda a comunidade dos Jogos. É, obrigado, obrigado por, por toda se a comunidade a... LGBT. É, também, amigo. Mas é quase, por... né? É, obrigado por se dedicar a isso há tanto tempo. E, e assim o que eu acho que torna você uma pessoa muito especial para todos nós, assim especialmente quem estava há mais tempo, é o fato de você nunca ter é, parado. Sabe? É, a maioria de nós foi e voltou. Você continuou durante todo esse período. E é, eu acho que é isso que faz com que o mundo de seja que ele é. Que tem essas pessoas que são da minha época, que tem as pessoas que estão chegando agora. Então, assim, é, é, é isso. Obrigado. Ah, tipo Espero que vocês tenham gostado, apesar da dar uma hora e cinquenta. Tinha muito tempo que eu não fazia um chá tão grande. Mas acho que... É, merece, a comemoração merece, a oportunidade merece, e a gente tinha muita história para contar é, mesmo. Não, contar, tanto, né? não dá para não dá para resumir 10 anos em 10 minutos. E outra coisa que eu queria sempre falar para o pessoal, não é tipo assim, é, às vezes eu não consigo estabelecer um diálogo, uma relação com todo mundo que jogou, mas não é porque eu não gostei dessa pessoa, é porque realmente é muito difícil. E às vezes assim, eu descobri que tinha gente que me, me, não gostava de mim, porque eu curti um comentário de outra pessoa na época, ou porque eu não respondia, por exemplo. Por exemplo, os jogadores dessa temporada devem achar que eu estou super uh, desdenhando porque já tem uns chats com todos os jogadores, né? não com os jogadores juntos, mas um de cada um. E eu não comentei nenhum chat de nada até agora, nem os dos meus. Mas foi porque realmente eu... é, foi muito. Está sendo muito difícil esses dias para mim. E não é falta de consideração, pelo contrário a minha consideração é tão grande que, por mais que minha vida falasse assim, Vinícius, dá uma parada nisso aí agora. Eu tô aqui ainda fazendo valer esses 10 anos. É isso. Gente, espero que vocês tenham gostado desse papo. Vamos ver o que vem aí pela frente agora. Ativem os sininhos aí para vocês ficarem por dentro do que vem aí, que nem eu tô sabendo direito. Um beijo e até o próximo chá. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Vou falar uma pessoa que vai voltar. É... Corta, amigo.